Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do Comunixi. Meu nome é Gabriel Andrade, eu sou jornalista integrante do time de comunicação e marketing aqui do Comunixi. E claro, esse vídeo é um oferecimento do Comunixi e da agência de notícias corporativas Dino. Se você gostar desse conteúdo, deixe o seu like para nos ajudar no engajamento e se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Solta a vinheta, editor! Hoje eu irei conversar com uma referência do jornalismo esportivo brasileiro aqui no Papo de Redação. Ele é vencedor de quatro troféus pelo Prêmio comunique e ganhou o título de Mestre do Jornalismo na categoria Esporte e Mídia Escrita. Mauro Beth, é uma honra falar com você, seja bem-vindo. Uma honra é toda minha estar tá falando com vocês, com você de novo, Gabriel, já falamos outras tantas vezes sobre uma paixão em comum é com o futebol. E na minha área a paixão é essa aqui, né? porque eu sou isso aqui há 54 anos, né, de pai, de mãe, de irmão, de tudo tal, e essa paixão pelo futebol, que pelo Palmeiras, pelo Palmeiras que me levou ao futebol, que me levou ao jornalismo esportivo há 30 anos, dos meus 34 como jornalista esportivo. Legal, Mauro, sempre legal aí os nossos papos aí, muito legal novamente estar aqui com você. Mauro, para a gente começar, é... eu queria falar assim para o pessoal, nem todo mundo deve saber que você se formou em Direito né, e depois decidiu cursar Jornalismo. A figura do seu pai, ela foi importante para essa escolha, Mauro? Eu vou dizer até uma coisa, até interessante, Gabriel. Eu, na verdade, eu fiz ao mesmo tempo direito e jornalismo. Eu, a minha mãe é, é filha de um grande, de um dos meus ídolos ao lado da minha mãe e do meu pai, o Ângelo Zioni, que era advogado e também jornalista, fundador da Abra Associação Brasileira de Jornalistas Filatélicos. Então, do lado da minha mãe tem o meu, meu avô, a filha dele, Dona Lucília, que era a produtora da Rádio Nova de Julho, onde ela conheceu meu pai, e meu pai deu o golpe do baú ao casar com a filha do diretor, que era minha mãe. A irmã dela, a Cecília Zione, pai de outros grandes e brilhantes jornalistas, inclusive o Eric Betten, vencedor também do Comunique de Marketing Negócios, eu não lembro exatamente a categoria. Irmão de Ben, de outra craque do jornalismo que é a Grazela. Bom, enfim, para resumir, do lado Zione, do lado da minha mãe, tem vários jornalistas, inclusive jornalistas que casam com outros jornalistas, né? E quem é jornalista também casa com jornalista. Isso do lado da minha mãe. Do lado do meu pai, tem meu pai e outros coleguinhas também. Tá uma família terrível de jornalistas, são muitos jornalistas. Então eu cresci vendo meu pai eu sou de 66, meu pai começou a fazer televisão na TV Gazeta em 1970. Ele trabalhava em rádio diariamente na Rádio Jovem Pan, onde eu estou desde 2015. Meu pai começou a trabalhar na Jovem Pan como comentarista de economia em 1972. Então eu cresci, quando começo a lembrar das coisas em 72 com meu pai diariamente no rádio e na televisão. Ele já era o João Gilberto, um multimídia antes de ter o um termo. Então eu cresci com meu pai na televisão e também escrevendo a coluna dele na Folha de São Paulo como uma coluna de economia, notas econômicas desde 1970. Então eu via, lia meu pai, ouvia meu pai, via meu pai. pai, pai Nem né? três mídias, e repito, não existia mal se usava o termo mídia nos anos 70, muito menos um jornalista multimídia. Ele já era. Então, eu não podia imaginar fazer outra coisa. E pela paixão pelo Palmeiras, há 54 anos, que me faz ser jornalista esportivo há 30, eu sempre quis ser jornalista esportivo. Eu aprendi a ler da revista Placar, lendo edição de esposa o Jornal da Tarde, ouvia muito rádio, não tinha tanta TV para ver futebol, mas eu via TV. Então, me imaginei jornalista direto, 15, 16 anos, a única conversa que meu pai falou foi a seguinte, olha, jornalista esportivo trabalha demais, não tem fim de semana, não é sempre uma moleza, se adora política, se gosta de música, tenta fazer outra área. E eu fiz outra área. E até por isso eu fiz direito ao mesmo tempo que eu fiz jornalismo. Eu entrei em 1985 no direito da USP, também entrei no direito da PUC, emprestei jornalismo e fui muito bem, graças a Deus. E entrei tanto na Casper Libero quanto na fiAM no primeiro mês de aula, eu ia à noite na Casper, uma segunda-feira e ia na outra segunda-feira na Fian, para ver qual que eu fazia. E, por uma questão de comodidade, eu morava do lado da Fia e não tão perto da Casper, eu acabei optando pela Fian, onde depois eu daria por quatro anos a aula de jornalismo. Então, eu fiz ao mesmo tempo direito e jornalismo, mas eu fiz o direito mais torto possível. Eu nunca quis ser advogado, mas me abriu a cabeça e até os hoje, hoje, grandes queridos colegas e amigos que vieram do direito da USP do Largo São Francisco. Mas eu sempre me vi sendo jornalista. E para desespero da minha mãe. Eu até pensei em fazer história em vez de direito, mas a minha professora de história, do Dante Ligueiro, falou, não faça. Eu pensei em fazer ciências sociais, e meu pai falou, não sei se é ciências sociais, sociologia, como meu pai fez na USP, é ou direito. Acabei optando pelo direito como meu avô. Mas como eu fiz o direito mais torto, eu sempre fiz jornalismo. E tanto é que para desespero da minha mãe, quando ela viu que não tinha jeito, e eu ia ser jornalista mesmo, ela falou, Mauro, tudo bem. Já que você quer ser jornalista, dane-se. Mas só não seja jornalista esportivo. E como eu sou um filho desnaturado há mais de 30 anos, é o que eu faço há 30 anos. É, legal. Não, tem, não tinha como evitar, né? Já tinha na família essa influência, né? E a paixão pelo Palmeiras levou a isso, né? Mauro, é... a sua primeira publicação, vamos dizer assim, né? a sua estreia na, na imprensa foi com 8 anos de idade, né? Conta pra gente essa história. Foi aí, então, um certo nepotismo, né? E, e nesse caso teve da tia Cecília, que eu já falei, mãe do Eric e da Graziela Betting, a tia Cecília é irmã da minha mãe, casada com o Jusler, falecido, saudoso tio Léo, que é irmão do meu pai. Ou seja, irmã, meu pai e seu irmão casaram com a minha mãe e irmã dela. Então, eles têm o mesmo sobrenome, Simone Beth. E essa tia Cecília, além de ser minha tia duas vezes, é minha madrinha eu sou padrinho do Eric Bedding, e o Eric Bedding é padrinho do meu filho mais velho, o Luca Bet que está fazendo cinema, e o meu caçula Gabriel está fazendo jornalismo na SP. Ou seja, não tinha jeito, né? E a tia, a tia Cecília, além de depois ela ter implementado o estadinho o Caderno Infantil do Estado de São Paulo, nos anos 70 ela era editora da Folina, né? a publicação infantil, juvenil mais, juvenil, mais infantil, acho, do que juvenil, da Folha de São Paulo. E eu sempre gostei muito de escrever. E eu fazia textos para ela, principalmente sobre futebol. E ela publicava, porque o pessoal mandava desenho, mandava texto de futebol, história do futebol, eu sempre fui metido a querer estudar história, né? e sempre fui um ótimo aluno de história, não só no futebol. Então, foi a minha primeira publicação com essa, aí houve nepotismo, mas eu quero dizer, em minha defesa, em defesa do seu João Mir, que só nesse caso, eu e o João Mir só fomos trabalhar juntos em 2004, a convite do Bando Esportes, meu pai tinha acabado de ser do Grupo Globo, eu já estava na Rádio Bandeirantes, na Band e no Band Esportes, quando a gente teve o um programa é assim, mais nepotista da história da TV brasileira, que era o em Bet, por ideia do canal do Bando Esportes, que era pai e filho conversando, como a gente conversava na cozinha aqui da casa, onde eu estou, na casa da minha mãe, sobre futebol e outros assuntos. Né? E era um programa muito gostoso, só que daí a gente parou o programa depois de sete anos, porque a gente precisava cuidar mais dos meus filhos e dos netos dele, né? ficar um pouquinho mais perto e não só o ar pelo Band Esportes, a a gente agradece eternamente. Então, eu só fui trabalhar com meu pai 17 anos depois de ter sido jornalista. Então, nunca aproveitei dele. Aliás, me cobram muito disso, Gabriel. Eu, eu fico muito feliz enaltecido quando alguém fala, quando eu escrevo alguma coisa boa ou comentário legal, o pessoal fala, pô, sendo filho de quem é, só podia ser bom. Ou esse texto está à altura do seu pai. Claro que eu fico muito feliz e envaidecido por ter alguma comparação com alguém que eu julgo incomparável como filho, meu pai, como jornalista, que é o João Milberte. Mas, ao mesmo tempo, fala falo, pô, não tem tantos colegas brilhantes, melhores do que eu, também tem seus pais, jornalistas ou não. Não tem problema, né? eu quero ter meu mérito. Né? Então, eu sempre tive isso, essa cobrança muito grande em cima de mim, e o prêmio comunique para nós, eu sempre digo que Não é o Oscar do jornalismo, o Oscar, que é o comunique do cinema, para nós é muito importante, e a gente tem um carinho enorme pelo Comunique-se, pelo grupo como um todo, porque eu fiquei sabendo, até por conta do Comunista de na celebração dessa mais Ascensão, é que a única família que tem três membros vencedores, o Eric, Betting, eu e meu pai. E Então é uma honra muito grande, né? E, e, e para mim é uma cobrança muito grande. Eu me cobro muito, né? Mas me cobro com o pés no chão. Eu sei que meu pai é num nível quase que inatingível, né? Não só para o filho dele, para outros colegas também. E até por isso, eu também nunca quis fazer economia, até porque eu não sei fazer. Mas nem meu pai sabia. Quem entende de economia é a dona Lucila, que está aqui perto. Mas tudo bem, eu posso falar baixo que ela é meio surda ela não está ouvindo. Mas assim, uh, então eu sempre fui um... Eu sempre só podia ser jornalista, né? E só podia ser jornalista esportivo e só podia ser palmeirense, né? Até como meus filhos, né? Eles podiam fazer o que quisessem na vida, embora não um faça cinema, não faça o jornalismo, mas desde que palmeirense, né? e graças a Deus o lado palmeirense está bem feito, né? muito bem feito ah, o João Miró é uma figura, né? É, Para a torcida do Palmeiras, ele inventou, a, fez a mítica frase, né? Inventar, é, explicar a emoção de ser palmeirense. É um palmeirense é totalmente necessário, e a quem não é palmeirense é simplesmente impossível, impossível né? né? Sim, Sim. Essa frase que estampa o vestiário do Palmeiras e tem um símbolo muito grande. Se eu não me engano, a sala de imprensa também é uma homenagem, né? Em homenagem à, à sala falar, de né? imprensa tem o meu nome. Essa frase tem na sala de imprensa o João Mirbet desde 14, tem no escritório da W Torre no Palmeiras, tem na Academia do Palmeiras, entre 2008 e 2010, quando ela se popularizou, ela estava no vestiário do Palmeiras por iniciativa do então vice-presidente Paulo Nobre. Então, até pelo meu pai ser, desde os anos 80, um dos mais conhecidos palmeirenses, é, eu sempre me assumi como palmeirense, né? porque eu tenho o um direito como ser humano de torcer pelo Palmeiras, mas tenho o um dever como jornalista esportivo de não distorcer pelo Palmeiras. E clubista não é um ser humano como eu, como sempre assumi em 30 anos a minha paixão. clubista são alguns coleguinhos, amigos e até ídolos que não assumem a paixão ou até assumem, mas distorcem contra eles, que eles não torcem ou distorcem contra eles não gostam. Esse é o verdadeiro clubista. Não é um cara que, como eu, desbragadamente, já fiz sete preleções para o elenco do Palmeiras, fiz nove dos meus 22 livros, são do Palmeiras, três dos meus quatro documentários são do Palmeiras... É, eu fui apresentador de cinco banquetes do clube, fui um dos embaixadores do Centenário. É, eu fiz a, a festa, de, fui apresentador da festa popular na Praça da Sede do Centenário. Fui mestre de cerimônias do, do, da inauguração do Enes Parque em 14. E, tem outros jornalistas muito mais importantes, muito melhores do que eu e muito mais palmeirenses do que eu fizeram um monte de coisa com Palmeiras, mas tanta coisa com Palmeiras, pelo Palmeiras e para o Palmeiras não teve, e ao mesmo tempo graças a Deus tenho portas abertas em muitos clubes, fiz livro oficial do Flamengo fiz livro oficial do Atlético Mineiro eu sou um dos curadores do Museu Pelé eu sou curador do Museu da Seleção Brasileira da CBF, é, pô eu, eu, eu sou um dos diretores do documentário oficial dos 100 anos da Seleção Brasileira, para National Geographic e Fox Sports, eu acho que eu fiz muita coisa não só por essa paixão, mas essa paixão que me faz fazer muita coisa também não só pelo Palmeiras que me levou ao futebol e ao jornalismo, mas pela paixão de tentar contar a história que eu acho que é o fundamental, não só no exercício do jornalismo esportivo, Gabriel, no exercício do jornalismo como um todo, é a busca da melhor versão possível do fatos. quanto mais a gente tentar buscar essa versão, melhor, e para isso, muitas vezes, a gente tem que seguir, subir em cima do muro, por isso que eu falo muitas vezes que eu sou um muro bet. eu tenho que ficar em cima do muro para ver os vários lados da questão, eu tenho um lado, que é esse aqui, politicamente, meu lado é o esquerdo, eu tenho que subir no muro para entender por que alguém é de direita. Tenho que subir no muro para tentar entender o corintiano, o flamenguista, o torcedor do Dom o pernil, o centro da Colômbia de Andorra. Acho que faz parte do jornalismo. A gente não pode ser sectário, ainda mais no mundo cada vez pior, cada vez mais intolerante, onde não há comunicação social. Está lá no nosso diploma, a gente é comunicador social. Não é só para fazer social, é para fazer comunicação. É para falar e falar muito como eu falo, mas ouvir também. Não é sair bloqueando a torto direito, parece que a gente trabalha nas organizações do bloco da revista Machete. Não, vamos conversar, vamos debater e, sobretudo, vamos respeitar. O mundo não está com, com tantos problemas por falta de amor, está com problemas por falta de respeito, das pessoas se entenderem ou tentarem se entender. Legal, Mauro. É, uma, uma paixão leva a outra, né e, e você diria assim, que o segredo para manter essa carreira, assim, até uma pergunta que eu ia fazer para você, né qual o segredo que você tem é, mesmo sendo palmeirense, você tem o um respeito de, de muitas torcidas, né, como você disse, escreveu o livro para o Flamengo, para a Portuguesa, né, recentemente. É agora do centenário da Portuguesa. É, do centenário da Portuguesa. E mesmo assim você consegue ter o respeito e o carinho de outros torcedores, né, acompanhando suas mídias sociais lá, sempre vejo comentários. Mauro, eu sou corintiano, Mauro, eu sou flamenguista, eu sou são paulino e admiro muito seu trabalho, né, a sua posição. Uhum. O segredo, é, você diria assim, que seria realmente o trabalho certo, justo, imparcial? tentar ser o mais imparcial possível o mais independente possível, o mais isente possível num meio que é completamente passional subjetivo e que o nosso analista é o torcedor eu já quer desganar, né e no caso específico do Palmeiras, ele é o corneteiro o termo corneta surgiu no cara no início dos anos 60 e a torcida do Palmeiras é extremamente exigente e quer que eu seja um porta-berro da torcida um porta-saco da diretoria, eu não sou não sou pago para ser palmeirense, até porque não tem preço, tem enorme valor ser o torcedor do meu time, como tem de outros, né eu acho que eu, eu tenho uma entrada muito boa, eu tenho mais livros, mais textos publicados em livros oficiais do Corinthians do que em livros do Palmeiras, sem ser os que eu escrevo, Por quê? porque eu, eu, eu tento enxergar. Eu tenho a pretensão, e às vezes até consigo um pouquinho, de entender o porquê alguém é corintiano, porque alguém é atleticano, porque alguém é torce para o bar. Sempre, eu tenho essa pretensão, tem esse olhar, porque eu entendo que é uma paixão incondicional. Eu sou palmeirense desde que nasci, né? Eu sou palmeirense, nasci amando os meus pais, nasci amando meus filhos que não tinham nascido, e nasci amando o Palmeiras, que me faz ser jornalista há 30 anos. Então, é essa busca do respeito, da melhor informação possível, da melhor versão possível dos fatos e tentar entender essa emoção que acho que me faz abrir portas e portões de vários clubes, sim. Legal. Bom, Mauro, mudando um pouquinho de tema, mas voltando no que a gente já conversou aí do Prêmio Comunique-se, o seu pai, o João Mir, né, assim como você, ele ganhou quatro troféus do prêmio, né? Na, os quatro na categoria Economia Mídia Falada, né? E o fato do seu pai ter ganhado quatro troféus também foi uma inspiração aí para você atualmente estar com quatro troféus do prêmio e ainda conquistar mais aí nesse futuro próximo. Se Deus quiser, Gabriel, você sabe que o meu pai na primeira noite do Comunício ele ganhou, né? E Eu fiquei muito feliz, tal. Tá? E eu só fui disputar o comunique, eu agradeço demais ao Diário Lance, quando eu fui trabalhar como colunista do Lance, a partir de 2006, depois de ter começado a carreira como colunista da Folha da Tarde, eu era repórter de política e escrevia sobre música na Folha da Tarde, que em 1999 virou agora São Paulo, e só em, 2016 eu fui, perdão, em 2006 eu fui para o Lance. E no jornal de maior alcance e tal, no ano seguinte eu já passei a concorrer como colunista de imprensa escrita, e depois imprensa falada tal. E nunca havia vencido até meu pai partir em 2012 e no ano seguinte e acredito até por conta disso eu tenho uma certa homenagem eu ganhei os dois prêmios possíveis né que foram os de colunista de mídia falada rádio e TV e mídia escrita e mídia escrita e e meu pai sempre se irritava nas festas do Recomunique-se, porque me via sempre disputando desde 2007 mas eu não ganhava e quando eu ganhei era uma grande emoção e até porque duas semanas antes eu tinha sido demitido pela rádio moderates e readmitido horas depois com alguma promoção meio nacional aliás mundial eu, durante 20 minutos eu fui o primeiro, o primeiro lugar no Trending Topics do Twitter no mundo, Mauro Betten, porque eu tinha sido demitido, ninguém entendia e tal, e foi redmitido muito graças ao Milton Neves, consideração eterna, e teve o crack neto, que na TV falou: olha, se for essa coisa para ficar entre eu e o Mauro, eu saio da Rádio Bandeirantes. Uma loucura, aí, graças a Deus deu tudo muito certo, muito graças, ao, totalmente graças ao Milton Neves. Então, logo duas, três semanas depois de eu ter sido demitido, eu ganho todos os prêmios possíveis e imagináveis do Comunix para na rádio. Bandeirantes na TV, Bandeirantes, Banda Esportes. Na época eu também estava ainda no, no Esporte Interativo. No ano seguinte eu iria para a Fox, né? E, e sair de quase todos. E estava também no Lance, né? E onde eu ganhei por mim escrita, pelo blog, pela coluna do Lance. Então foi uma grande emoção, até porque era a primeira vez que eu não estava tava lá sem o meu pai, né? E estava lá com a minha segunda mulher, com que eu tinha acabado de casar naquele ano. É, foi tudo muito emocionante, assim, foi uma das maiores noites, da, da não só da minha carreira, mas da minha vida, por tudo aquilo que tinha passado, por eu poder dedicar aquilo ao meu pai, à minha mãe, à minha família, sobretudo aos meus filhos, porque eles sabem o quanto eu trabalho, mas sabem o quanto eu quero ficar com eles. Eu não me acho um workaholic, eu me acho um work lover. insisto, não sou o jornalista esportivo que mais trabalha no Brasil, mas é o que mais faz coisa, documentário, série, um monte de coisa, algumas que até não posso falar agora, mas a gente está desenvolvendo também. E, e fico muito feliz quando as pessoas se identificam comigo pela paixão que eu tenho pelo Palmeiras, a paixão que eu tenho pelo jornalismo esportivo, pelo jornalismo e pelo trabalho, na melhor exceção do termo. Até porque, né, Gabriel? Eu sou pago para falar de futebol. Então, não tem coisa melhor. E, e principalmente, tem o reconhecimento da classe como é do comunique Quando milhares de pessoas votam em você, é, sem, mas com a jactância, a prepotência própria do jornalista, quando os seus próprios colegas e gente... Que, pode nos avaliar, consegue me enxergar nessa situação, é muito emocionante. E, e ainda mais porque eu sabia pela minha mãe que meu pai ficava muito chateado quando eu concorri e não ganhava, e demorou para ganhar. E eu fico muito feliz por ser mestre de jornalismo escrito, porque em todas as vezes que eu ganhei, eu ganhei ou no lance, ou depois, quando eu já tinha saído do lance e estava no UOL, concorrendo contra pessoas que escreviam em jornais de maior porte, de maior circulação, que tinham mais leitores certamente do que eu. Então, assim, de novo, é uma briga que eu tenho desde o início. Aliás, antes de ser jornalista para valer, contra os índices, contra os números, mais importantes que números, inclusive no futebol são os nomes, mais importante do que quanto você dá, é o quanto você pode dar, é, é o seu conteúdo, mais do que suas clicadas, mais do que tudo. É o que você pode passar. Então, isso eu, eu tenho um puto orgulho profissional. Eu não gosto do termo orgulho, mas isso eu tenho. Todas as vezes que eu ganhei o comunique eu ganhei de pessoas que tinham mais audiência do que eu, que tinham mais cliques, ou que tinha essa coisa deplorável que a gente vive hoje, que é a ditadura da contundência. Você tem que berrar para ser reconhecido. Você tem que escrever em Cabo lot. Não, cara, faça o seu. Escreva o seu. Escreva com respeito. Respeite a troca de ideia. Eu acho que essa, para mim, é uma luta que eu tenho. Em todos os discursos que eu falei, eu fui lá e fiquei muito feliz. Aliás, outra coisa que me deixa muito feliz da festa do Comunique-se é que eu já recebi prêmios pelo PVC, já recebi prêmios pelo Boechat, já recebi prêmios saudoso, craque... Contestado ao Boechat, pelo Tustão e mais alguém que eu recebi prêmio, que eu esqueço e desculpa. Uma vez eu recebi pelo meu torneio, mas não ganhou. Então, assim, eu, eu, eu várias vezes fiz um discurso rápido em nome de outras pessoas. E é, uma vez também em nome do meu pai também. Assim, é, receber prêmios por outros colegas, não só pelo meu pai, me deixa muito feliz. Que é uma coisa também bastante cabotina que eu vou falar agora, que eu gosto muito que o Datena fala que eu sou talvez não o melhor jornalista do que eu faço, mas o mais querido. E eu não acho que o jornalista tem que ser o mais querido, nem o profissional mais querido. Mas tentar ser o mais respeitado, isso eu acho fundamental. Legal, Mauro. Só para contextualizar para o pessoal que está assistindo, o título de mestre do jornalismo ele é dado para quem vence o Prêmio Comunique-se ou três vezes seguidas, ou cinco vezes né, em anos simultâneos. O Mauro ele ganhou três vezes seguidas em 2013, 2015 e 2017. Aí ele acabou virando... né, um o campeão aí na, na mestre do jornalismo na categoria esporte mídia escrita e ele também tem um, um troféu do em 2013 né Mauro, 2002, mídia, que você ganhou dois de mídia falada e, e escrita né na mesma categoria um prêmio, esporte. E que é uma coisa muito legal do Comunique, quer dizer os três finalistas são, se sentem premiados, se sentem vencedores eu me sinto mesmo, é o então, que eu nunca vou esquecer quando meu blog foi para o UOL é, não se compara aí, né? voltou a falar de índices do, do, do blog do Wall que hoje está no meu blog, está no Yahoo, está na TNT também está no portal do Jovem Pan além do outro projeto que eu tenho que é o nosso palestra, é, eu nunca vou esquecer porque eu, eu concorri com o Sakamoto e com o Jogakfuri na categoria blog, e essa categoria blog era a categoria blog de qualquer coisa né? esporte, tecnologia, política, educação, saúde, moda cinema, música tal e foi para mim um e não ganhei, quem eu fosse a Sakamoto, para mim merecer a mente, mas assim, é, puxa vida, primeiro ano no UOL, né, concorrendo contra o mestre, que é o, o, o Juca, assim, é, é, é, eu não ganhei esse ano, mas só de concorrer nessa categoria que é aberta a todos também, uma puta alegria, uma puta É um alegria, ânimo para né, o jornalista, ganhei, né? Total, total, total, porque eu tento ser, um, não só trabalhar em várias áreas, eu, eu, quem me conhece, sabe que nos textos... Eu não sou um cara muito culto, mas eu tenho, digamos, uma cultura pop e quero aprender bastante muito. Então, o meu trabalho sempre envolve muito a música, que é uma das minhas paixões. Eu escrevo livros sobre isso. Estou desenvolvendo trabalhos de podcast que também envolvem música e não só futebol. Eu gosto muito de política, adoro história. Não tenho a pretensão de falar que eu faço cinema, eu faço documentários. né? mas eu faço cinema, eu trabalho com produtoras, com conteúdo não só de esporte e tal, mas assim, são áreas que eu gosto muito, então estar numa categoria que envolve blogs de todas as categorias, sou também um grande prêmio, ainda que eu não tenha sido vencedor, e nem merecer ser vencedor. Legal. E Mauro, e qual foi a sensação de, de ganhar o troféu do Prêmio Comunix é na mesma edição que o Eric Betting, que é seu primo? É, e não é, não é papo, não, não é papo, eu já falei que o Eric não é só primo e irmão, é irmão-primo, né, porque a gente tem é a mesma família, né, já falei, expliquei, do, do, da Cecília Zione e do, do José. Eu fiquei tão emocionado como da primeira vez que eu já falei em 2013, para não dizer que eu fiquei mais, né, é aquela coisa maravilhosa, porque o Eric, é, além da Cecília, do meu pai, da irmã Graziella, o Eric, quando tinha... 12 anos, acho que 11 para 12, às vezes ele ia em jogos comigo, ficava lá na cabine da Rádio Gazeta, a gente saía, a gente ia para fora Folha da Tarde, escrever a coluna, ele junto comigo escrevia a coluna lá na, na redação da Barra do Nimeira, e você ia correndo para o Mesa Redonda, apresentado pela Valônia, e ele ia comigo até as quatro da manhã, que a gente acabava no Lênis. Então, com 11, 12 anos, eu já desvirtuava o menino, né? E ele virou o um, um melhor dos Bet nessa área, porque ele tem o um lado de, de merchandising, de marketing, de, de, de economia do João Mir, né? E tem o lado do esporte em que eu trabalho também. Ele consegue juntar os dois mundos de uma maneira espetacular, admirável, fora a categoria, capacidade empreendedora, um texto, uma apuração espetacular, um contato fantástico, todo mundo conhece. Eu sou muitas vezes o filho do João Miro e o primo do Eric, quando o pessoal não acha que é irmão, é primo, mas na verdade, eu repito, não é, é primo, irmão, é irmão, primo, né? Então, a emoção que eu tive quando o Eric ganhou, e toda vez que se lembra, como você lembrou, Gabriel, é enorme. E essa emoção, essa responsabilidade que os betting têm, e por enquanto, ser a família é com mais vencedores, é um negócio fantástico. Eu te falei há pouco, às vezes eu fico meio assim, pô, eu, eu tenho meus méritos, não é meu pai, que morreu há oito anos, que está escrevendo meu texto está falando meu comentário. Aliás, é uma coisa que, que eu acho engraçada, a do Palmeiras normalmente, quando eu falo alguma coisa contra o Palmeiras, eles falam, ah, teu pai já está se revirando no túmulo. Eu falo, não está, porque ele foi cremado. E outra coisa que eu falo também, eu falo, é, só está aí fazendo o que você faz pelo seu pai. Em alguns casos pode até ser, mas ele morreu faz oito anos. Eu estou há 30 anos nessa. Meu pai nunca trabalhou no SBT. Meu pai trabalhou na Pan, em 75. Uh, meu pai nunca trabalhou na TNT. Meu pai, embora para a se não fundou como eu e outros, na nossa palestra. Meu pai não fundou a revista Corner, que eu trabalho também. Meu pai não é comentário esse do PES, Prova só que desde 2010. Uh, eu acho que não é só meu pai, eu acho que algum mérito eu tenho. Eu sei que eu tenho. Claro. Legal. E só para contextualizar novamente aí para o pessoal, o Eric Betting, primo do Mauro, ele foi, ele foi vencedor do, do Prêmio Comunix na categoria Propaganda e Marketing. E, Mauro, voltando aí a um, um assunto que você comentou, né? Você, em 2004 teve o programa Betting Betting com seu pai, né? Ele durou seis anos uhum. no ar e de segunda a sexta para. Não, não sei, não lembro o horário agora. Eu né, também não, não, não eu tinha da... três ou quatro horas, <risos> a partir das seis da tarde, depois às é sete, às oito, depende do horário. Legal. E Mauro, como foi para você trabalhar do lado do seu pai, cara? Pô, não era trabalho, né? Era a gente falando bobagem, às vezes a gente chegava em cima da hora, às vezes era um Bet Bet em cima, um Bet, às vezes com o Eric, às vezes com a Renata Saporito, com todo o time que nos ajudou muito. O Leonardo Bertozzi, que eu tive a honra de botar no ar pela primeira vez, foi lá no Bet em Bet, outros queridos companheiros o André Rocha saudoso Gustavo Romano e tantos outros nomes que a gente, bom, Luiz Fernando Pinde, a gente conseguiu colocar lá. Cara, era uma conversa que a gente tinha, né? Às vezes a gente só se encontrava fazendo bet em Bet e no estúdio saia falando eu ia falava ah, e pronto. E aí ele ia fazer o comentário na Rádio Bandeirantes, apresentar o Jornal da Band e ia. Era maravilhoso, cara, é, porque era um show que a gente nunca tinha tido e que nos foi dado pelo Grupo Bandeirantes pelo Bando Esportes e que a gente fez até o momento que até pessoalmente já falou precisamos ficar mais com meus filhos, com os netos dele, né? A gente precisa trabalhar um pouco menos. Claro que lá para cá eu trabalho cada vez mais, mas pelo menos aquele momento foi legal e era um momento, até pensando na saúde do meu pai, foram dois anos antes dele partir, que ele estava precisando trabalhar um pouco menos. E até por isso a gente tirou um pouco o pé e terminamos o programa, mas foi maravilhoso e agradecimento eterno sempre ao Bando Esportes. Ah, deve ter sido muito legal né, ter essa oportunidade, né? É, é demais, uma coisa única, olhar, né? E falava, pô, mesmo que a gente tivesse falando bobagem não importava, a gente estava, uma conversa que a gente tinha na cozinha da casa dele aqui, a gente estava tendo nessa sala de jantar que eu estou conversando, a gente era no Band esportes, então é impagável e a gente sempre vai agradecer o Grupo Bandeirantes por tudo aquilo que a gente conquistou e conseguiu, porque eles nos abriram todas as portas lá, desde a primeira vez que o meu pai começou em 75, foi o meu primeiro emprego na, na chefeira e reportagem a partir de 10 de março de 87, no jornalismo na Bandeirantes, quando ela me levou para a TV aberta para ser comentarista esportivo em 97, onde eu ficaria até 2000 iria para a PSN, voltaria em 2001 eu voltaria para a Rádio Bandeiras em 2013 eu ficaria até 13, voltaria a, a, a TV Bandeirantes em 2004 eu ficaria até 2013 e no Bandeirantes em 2004, 2013 e de lá para cá já aconteceram outras conversas tá? mas graças a Deus estou felicíssimo na, na, na Jovem Pan, felicíssimo agora no SBT, a TNT Sports e todos os outros empregos mas a Bandeirantes é uma casa que vai estar sempre junto aqui com essa minha maior paixão que é o Palmeiras Legal, Mauro. E agora, para falar um pouquinho sobre a sua experiência mesmo, né? É, queria saber qual foi a transmissão em loco mais emocionante que você participou. 12 de junho de 93, que é o meu primeiro documentário, Palmeiras terminando a fila de 16 anos sem o Corinthians. Era a primeira vitória do Palmeiras, eu, jornalista esportivo desde 90, trabalhando pela Rádio Gazeta. Ali a grande vitória como palmeirense e como jornalista. Claro que depois teve Copa do Mundo, teve Checos, teve Libertadores, agora mesmo, pelo SBT, emocionante por tudo aquilo que o SBT nos abriu a porta na glória eterna do Palmeiras e Santos em pleno Maracanã e pela pandemia mais especial, mais emocionante. Mas, sem dúvida, o 12 de junho de 93 não tem igual. Como palmeirense e como jornalista. Legal. E qual foi a cobertura em loco mais decepcionante que você teve? Decepcionante? Ótima questão, Gabriel, não tem, porque eu me preparei sempre para toda a cobertura como se fosse final de Copa do Mundo. E quando eu chego para final de Copa do Mundo, para mim é. Mas para mim a coisa mais impactante, foi a única notícia realmente em primeira mão que eu dei, que foi a morte do meu pai. No 29 de novembro de 2012, eu dei ao vivo na Bandeirantes, meu irmão me ligou, falou, morreu, já se sabia que era irreversível o estado horas antes. Eu fui comentar o jogo na Rádio Bandeirantes, mas do, do, do estúdio, não do estádio, porque se sabia que era uma possibilidade, ele morreu no final do jogo e eu dei a notícia por sete minutos e meio, tava, tinha um texto que tinha escrito daquela tarde para o meu blog, para o lance, e aí eu falei, eu só não fui entender o tamanho da repercussão daquilo quando me entrevistaram da Itália três dias depois. Mas aquilo apareceu no SBT, na RedeTV, na Globo, o Luciano Huck postou o meu, meu áudio, porque realmente inusitado um filho da morte do pai, ainda mais no mesmo veículo em que eles trabalhavam, no caso, na Rádio Bandeirantes. Aquilo foi o, maior, o meu o maior feito, uma notícia, digamos, em primeira mão, e, ao mesmo tempo, acho que foi uma grande homenagem que eu pude fazer para o meu pai. Eu não chorei naquele dia. Eu acho que eu vi só duas vezes depois aquilo que eu falei. Eu já li o texto, mas ouvi. E até hoje muita gente lembra, porque realmente é algo impactante. Né? E muita gente, eu sei, que se emocionou comigo. Muita gente que não me conhecia passou a me conhecer por isso. Acho que até em 13 eu ganhei. Eu comunique se muito por conta disso. Não era só com o oh, tadinho do, do, do filho do João Mir, não. É porque viram que eu também acho que podia fazer alguma coisa. E foi realmente emocionante. Mas eu confesso que não foi pensado. Tanto é que eu ia passar a bola, avisar o Milton Neto. Então, Milton, toca aí e avisa que meu pai morreu. Né? Mas eu falei, estou pleno, estou sabendo. A gente sabia desde o domingo do AVC que ele não ia teger, que ele morreu numa quinta-feira de madrugada e o mais impressionante que é outra coisa impactante é que foi praticamente na mesma hora quatro anos antes da queda do voo da Chapecoense e era um voo que provavelmente eu estaria se eu tivesse continuado no Fox Sports não tivesse sido para o esporte interativo são coisas tão impressionantes que é difícil até falar e espero que as pessoas entendam e respeitem né é, e até algumas receber algumas críticas pô como é que você está aí parece que você está falando de uma voz de qualquer outra pessoa gente que eu acho que eu fiz um exercício de, de profissão minha profissão de fé que era honrar meu pai dando a notícia da morte dele. Eu chorei dias depois, mas isso é de tanto faz, não foi no ar. Até outras vezes chorei, chorei poucas vezes no ar. Eu chorei quando o Palmeiras foi, é campeão de 2016, com o abraço do Jailson no prazo. Coisa de maluco. Eu choro ouvindo Laura Paulozinho, faz parte. Do meu pai, não chorei. Mas eu acho que por conta do carinho que o Brasil teve pela minha família e, sobretudo, claro, pelo meu pai. Ah, legal Mauro, até me arrepiou aqui, que eu tive a oportunidade de conhecer o seu pai, né, e ver você falando isso aí, até me arrepia aqui, né, realmente emocionante, fico sem palavras, e eu lembro também Mauro, que se eu não me engano, foi um Palmeiras e Santos logo em seguida, né, eu lembro que teve uma homenagem na Vila Belmiro, né, com uma placa, que tá o Luca lá, né, uhum. o Gabriel também, Meu Deus. muito emocionante, né, como foi pra receber uma homenagem de, de um rival, ah, demais. Primeiro que o Palmeiras entrou com a camisa, o time inteiro, com a camisa 10, João Miro nas costas e a frase no peito, com a, faixa, com a frase famosa. E eu recebi a placa do Santos Futebol Clube, do seu presidente Laor, pelas mãos do capitão Neymar, que no ano seguinte eu faria a biografia dele e do pai dele junto com o Ivan Moré. Recebi no centro do gramado, o torcedor aplaudindo, meu pai, não a mim, mas eu nunca vou esquecer o um torcedor descendo ali na arquibancada da Vila Belmiro, me xingando pra caramba, o pessoal falou, pô, o pai dele morreu, e daí, foda-se, seu filho da puta no Palmeiras. Coisas bem futebol, assim. E havia sido dois dias depois da morte do meu pai. Era o primeiro jogo em que a minha mulher estava no estádio, junto com a minha filhota, com meus filhos todos juntos, minha mãe também. Foi a primeira vez que eles viram um jogo do Palmeiras em no estádio. E que estádio a é mítica do Lebelmiro. Nunca vou esquecer a homenagem que o Palmeiras, claro, fez e sobretudo Santos, né, e também muito porque o meu pai havia feito a homenagem da placa do gol de placa lá em 61, até nisso, meu pai não trabalhou nem cinco anos como jornalista esportivo, e ele simplesmente fez a placa do gol de placa do Pelé até nisso meu pai era incomparável, Como uma incomparável emoção que eu senti ali no gramado até hoje eu não lembro o que eu falei o Neymar, não lembro o que o Neymar falou para mim e uma vez comentando isso com o Marcos, no dia da despedida dele, o Marcos falou que depois, a gente tinha lançado antes o livro dele, dos meus 22 livros Nunca fui santo com o São Marcos. O Marco Fle, falou, é, bem-vindo ao meu mundo, Mauro. Acabava o jogo, vocês perguntavam um monte de coisa, eu não ouvia, você responder qualquer coisa, e dava aquela coisa. Quando a gente é emocionado, a gente não ouve, nem pensa no que fala, nem que se perguntam. E foi a sensação que eu tive no centro do gramado mítico da Vila Belmiro, com o Neymar dando uma placa em homenagem ao meu pai, dois dias depois da morte dele. Legal, Mauro. Até aproveitando aí o gancho que você deu aí do livro do Marcos, como bom palmeirense, né, eu estava lá na, na estreia do livro, Caraca. Nunca Fui Santo, a biografia do Marcos. Inclusive, não sei se você lembra aí um vídeo que, que você compartilha no seu Facebook hum. direto, que é... Eu, eu que filmei, eu estava descendo, se eu não me engano, descendo a escada rolante e a torcida está cantando o hino, parece que a gente está dentro do palestra Itália. Cara, e aí eu acho que esse vídeo viralizou e você acaba, sempre que é tem seu... a lembrança, acaba compartilhando. Eu que filmei aqui. Que ó. demais, Gabriel, muito obrigado. Não, não são tantos que eu compartilho daquela noite, porque foi uma noite maluca, mais de 8.500 pessoas presentes. Foi então o maior lançamento de livro da história do Brasil, até duas semanas depois o item Maceiro lançar o livro dele Tem Mais Gente. Só não foram mais pessoas que o shopping teve que ser fechado nas rádios e para redes sociais, e a gente pedia encarecidamente para as pessoas não irem lá. Foi das 6h15, da tarde até as 10h para as 3 da manhã, mais de cinco mil livros vendidos, mais gente, pequeno autógrafo, e depois tatuando o autógrafo do Marcos na barriga. Coisa de São Marcos, né? Eu tive o privilégio de estar escrevendo com ele, foi maravilhoso, foi um livro que eu tinha tido a ideia em 2007, só conseguimos executar em 2012, e apesar do Marcão, que levou 4 meses e meio para liberar o livro, e as pessoas chegavam depois de 10, 11 horas na fila e falavam, parabéns, o livro ficou bem legal. Eu falei, ué, já leu? Falei, estou 10, 12 horas na fila, dá para ler o livro. Eu falei, parabéns, Marcão. o pessoal em pé na fila leu o livro que você ficou quatro meses e meio para não ler. Porque no final, o Abel Neto na Globo perguntou, o Marcão, tem alguma polêmica? Ele falou, até onde eu li, não, não sei no final, porque no final não livro li. Aí todo mundo riu e tal, a gente indo para a sala, para mesa de autógrafos, eu falei, Marcão, você leu até o final? Ele falou, confio em você, Mauro. E olha... E confia, porque eu vou dizer uma coisa, vários eventos depois a gente fez, aí o Marcão falava, ah, vou contar uma história que está no livro. História fantástica, eu falava, Marcão, essa história não está no livro. Aí às vezes ele ia pegar e falava, pô, eu vou contar uma história que não está no livro. E claro que estava no livro, né? não tem igual Marcão, cara. Então assim, e, e ter feito o livro dele, está fazendo agora do Luiz Pereira, um dos meus maiores ídolos a convite dele, do José Roberto, do César Sampaio, do Amaral, do Mário Sérgio, A da Família outro livro que em breve a gente vai contar, Esses dias a gente está fechando o contrato, sabe, fazer tantos livros, e principalmente fazer mais de 100 prefácios, que para mim é o mais impactante do que eu fazer os livros que eu faço, é fazer, ser convidado a fazer prefácios, pós-fácios, aberturas. Isso é uma grande honra. E sobretudo eu fiz de livros do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, biografia do Sócrates, prefácio é meu, biografia do maior atleta da história de São Paulo, Chulapa, prefácio é meu, vários livros do Zico, prefácio é meu. Então, sabe, fazer de outros grandes rivais, não tem preço. Opa, vou te convidar para o meu livro também, Mauro, para o prefácio. Já tá feito, que é muito bom, diga-se, Gabriel. Tem que ir atrás, mano. Opa, vamos lá. Ô Mauro, até aproveitando também, eu lembro que no, no dia do, do, do São Marcos lá, do, do livro, foi o dia que eu conheci o seu pai, né? E eu lembro que ele estava caminhando lá pelo Shopping dourado com um bonequinho no pescoço, uma imagem dele mesmo, né? É, eu queria te Aliás, perguntar se nesse dia o João Imeiro, ele conseguiu falar com você, que estava um, um, um mega lotado, né? Ficar. O último evento que ele foi sem caminhar no hospital. A última vez que ele fez foi o do livro. Bom, pessoal, a gente teve um problema técnico aí, a nossa conexão acabou caindo. Mauro, é, só para retomar aí de onde a gente parou, uhum. é, em 2012, né? Como eu disse. É, eu conheci o seu pai na na, na na estreia do livro. Nunca Fui Santo, né? A biografia que você fez do Marcos e lá estava mega lotado no shopping, né? Ele estava caminhando lá pelo, pelo era no um shopping Dourado em Pinheiros com um bonequinho dele mesmo, né? Com a camisa do Palmeiras. É, nesse dia você conseguiu falar com o seu pai? Não foi uma grande emoção por tudo aquilo que a gente estava falando, mas não deu. Meu pai não conseguia entrar. A gente eu vi, eu sabia porque as pessoas, falavam, teu pai tá lá na porta, tenta botar. Eu não conseguia. Para você ter uma ideia, o, o, o José Serra, que época acho que era prefeito ou era governador, acho que era governador de estado, enfim, governador, Serra, Era governador, grande palmeirense e tal, e conhecido do, do meu pai, da família. Tal o, o José Serra, teve uma hora ficar uns 50 minutos ali do nosso lado, porque não entrava e nem sem ninguém. Isso era governador do estado. E grande palmeirense. Então, assim, é, você vê como é que era o Marcão, né? E, e aquele dia a gente viu imagens, inclusive no, no site do Milton Neves... Tem lá o meu pai meio que perto ali, as pessoas tentando colocar meu pai, mas não tinha como, era uma questão, disso. não tinha como entrar nem sair. Tanto é que teve uma hora por volta de meia-noite que quebrou, meu pai já tinha saído, quebrou a porta de vidro, aí o Marcão falou, Ah, eu vou embora, tá muita zona. Eu falei, boa ideia, Marcão, sai com 5 mil pessoas, aí vai ser ótimo, vai ser tranquilo. Aí ele ficou, o Marcos, maravilhoso e tal. E foi a última coisa que meu pai fez, sem ir, sem ir ao trabalho, ao Jornal da Band, é, o último evento que ele saiu de casa antes de ser internado e ficar, foi exatamente nessa noite de, de eu lembro será 11 ou 12 de agosto de 2012, ele viria a falecer 29 de novembro de 2012, foi esse evento. Foi o último e foi logo depois de ele ter ido com os meus filhos pela última vez ver as obras do Allianz Park nas vésperas do Dia dos Pais. Então assim, foram muitos momentos muito muito emocionantes, eu devo muito ao Palmeiras, devo muito ao Marcão, à editora Universo dos Livros, que depois faria comigo o livro do Neymar. É, e foi realmente muito, muito emocionante, até por conta disso. Né? Foi a última vez que meu pai foi, mas não deu para ver meu pai, não deu para ver meus filhos, inclusive, que também foram. É, minha mulher, hoje, estava trabalhando em Manaus, não podia ir, mas na pena e até por essas coisas da vida. Se ela tivesse ido, provavelmente, ela teria, enfim, conhecido meu pai, que ela não pôde conhecer por conta da doença. A gente ficou noivo duas semanas antes do meu pai morrer. O único momento que a, que a minha mulher hoje casada comigo há oito anos, mas é uma paixão minha de adolescente. Uh, uh, a minha mulher só conseguiu conversar próxima com meu pai, por telefone, sim, mas foi exatamente na véspera do meu pai morrer, quando ele já estava com AVC. E é uma história que eu... particular, claro, mas eu acho que é muito bonita contar, porque a gente estava ali na na, na UTI do, do, do hospital, do Albert Einstein, que fez tudo e muito mais para tentar segurar meu pai, Inclusive, meu irmão estava vindo para Hong Kong quando ele teve AVC na manhã de domingo, e meu irmão voltou correndo e tal. E, e a minha mulher, então minha noiva, que tinha acabado de virar minha noiva, ela conversou com meu pai e falou, ó, Silvana, você sabe quem eu sou, eu amo muito seu filho, amo muito seus filhos seus netos, Lucas Gabriel. E, e isso é fato, gente. Quando ele falou isso para meu pai, meu pai com AVC profundo, que levaria a morte horas, de 24 horas depois, o batimento cardíaco do meu pai aumentou. E aí todos nós ficamos emocionados, eu e ela, né? Meu pai acredito que sim. Logo depois, falar falou aí uma coisa boa também. Eu também sou muito palmeirense. Jomir, né? Deu um E aí aumentou. Quando ele falou... Ela falou pro meu pai. Estado daquele jeito. Morreram logo depois. Aumentou o batimento cardíaco quando falou que ela, minha mulher a Silvana, era palmeirense. E que ela amava muito a mim e aos meus filhos, Lucas e Gabriel. Aí aumentou tudo. Então, assim, são muitas emoções. Meu pai teve a se duas... Uma semana depois da... Do, do rebaixamento do Palmeiras naquele jogo contra o Flamengo em Volta Redonda no Brasil em 2012, e foi uma coisa até falando um pouco de jornalismo e muito do Prêmio comunique e até é uma coisa que eu, eu não gosto de guardar rancor, quem me conhece sabe o quanto cordato eu sou, mas dias antes, e aí envolve jornalismo, envolve respeito também, eu entendo, dias antes o meu um subeditor, o um editor de esportes da Folha de São Paulo me ligou falando Mauro, tudo bem, desculpa estar falando aqui da Folha e tal, é o seguinte, o Palmeiras está nessa eminência de ser rebaixado, eu queria saber primeiro como é que está o seu pai, eu que ele está internado, mas se eventualmente ele estaria em condições de escrever um texto se o Palmeiras vier a ser rebaixado, especialmente aqui para a Folha, como palmeirense, claro. eu falou, olha, meu pai não está em condição legal, eu vou até te dizer uma coisa, eu juntamente com ele, mais eu do que ele, a gente escreveu um texto para o livro de fotos do César Greco, do universo dos livros, do livro de fotos do São Marcos, é o último texto oficial do meu pai, é mais um texto meu do que do meu pai, mas assinado pelo meu pai, que saiu pós-mortem, logo depois da morte, quando foi publicado, no finalzinho de 2012, esse belíssimo livro de fotos do fotógrafo oficial do Palmeiras, o César Greco. As legendas são minhas, em nome do Marcos, e o texto é do meu pai, meio confiado comigo, que eu sei o quanto meu pai idolatrava também a é São Marcos. Mas, ao mesmo tempo, eu falei para o editor da Folha, de esportes, que olha, olha, apesar de ter esse texto que vai ser do livro do Marcos, eu não quero que o meu pai, depois de não trabalhar na rádio ou na TV, volte a falar justamente no momento de rebaixamento. Até porque, primeiro, não vai ser um texto dele, e nesse caso eu e meu pai discordamos. Eu consigo escrever em nome do São Marcos, porque eu escrevi a autobiografia do São Marcos, e sei o tanto que meu pai venera o São Marcos. Né? Aí eu usei frases do meu pai e algumas coisas que eu adaptei. Agora, escrever sobre mais uma queda do Palmeiras eu não vou falar. O meu pai também não. Ele falou, agradeço, vamos, pronto, beleza. Aí no dia seguinte a queda desse jogo contra o. Contra o, o, o Flamengo e Volta Redonda, sai um texto do Clóvis Rossi, brilhante colega, outra referência, outro mestre do jornalismo em tudo e também no Prêmio Comunique, brilhante jornalista, colunista, articulista, repórter, um dos melhores que a gente teve, correspondente em Madrid, correspondente em Buenos Aires durante a ditadura, um baita jornalista do Estadão e durante décadas da Folha de São Paulo, foi colega do meu pai, amigo do meu pai, membro do Conselho Editorial da Folha de São Paulo. Mas o que escreveu o Clóvis Rossi, para resumir? Ele termina o texto dizendo: Tchau, Belo dizendo que ele ia torcer para o Barcelona, porque era o time encantador do mestre e do Guardiola. E ele praticamente largando o Palmeiras moribundo na segunda divisão e dizendo que ia torcer para o Barcelona. E assim, o que me fez levar uma situação que é pouco jornalística, mas eu acho que é muito sentimento, mas eu entendo. E cada vez mais eu entendo o que eu fiz e não entendo o que o Clóvis Costa fez. Porque ali ele largou o Palmeiras moribundo na segunda divisão. E ainda escrevi várias vezes, e já falando o que eu fiz em relação ao texto do Clóvis Costa na Folha, eu falei, cara... Em vez de meu pai, numa situação moribunda, escrever um texto para a Folha de São Paulo falando da nossa paixão com o Palmeiras, vai um palmeirense como o Cláudio Rossi, um grande jornalista, um grande palmeirense, uma grande pessoa, escrever um texto, filha da puta, que não tem outro termo, largando o Palmeiras como meu pai estava largado. Meu pai em a menor condição de escrever um texto para tentar defender o que restava do Palmeiras e o cara dizendo que vai torcer para o Barcelona ainda que ele tenha morado em Madrid, na Espanha, e ainda que seja encantador, o maior time que eu vi jogar o Barcelona do Mestre Guardiola, ele larga o Palmeiras na segunda divisão e vai torcer para o outro que está melhor? Vai para o inferno. Aí o que aconteceu? Eu estava tão enlouquecido que eu escrevi dois textos seguidos no meu blog do Lance que já repercutiram na hora, e falando isso, era para o meu pai estar escrevendo não um texto filha da puta, escrito para um grande jornalista, mas que foi um merda nessa questão, foi o Cláudio Sosa. Aí eu entrei na... Quando o seu repercussão, me ligaram da Bandeirantes que eu trabalhava lá, né? Da a Atena falou: Pô, Mauro, quer falar sobre isso? Eu falei: Eu quero. Aí eu fui lá e falei: Olha, é o seguinte, eu estou finalizando, estava mesmo, o primeiro, meu primeiro documentário, que é o 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeirense. E o Clóvis Fosse seria entrevistado para ele e para outros dois filmes dessa trilogia, que eu termino agora no final do ano, lançando o Palmeiras o 1999, a Conquista da América, a história da Libertadores do Palmeiras, da América do Palmeiras, desde a primeira 61 até a primeira Conquista de 99. E avisei no ar, eu falei, atenção produção da Canal Azul, a gente não vai entrevistar o Clóvis Rossi, a gente só tem palmeirense no filme, e esse cara não é mais palmeirense, ele falou, tchau, belo, disse que vai torcer para o Barcelona, que vai para o inferno, torcer para o Barcelona. E aí, assim, eu não tenho rencor de ninguém, mesmo, mas do Clóvis Rossi eu vou dizer a coisa, por isso e por sentir que, em vez de ter um texto do meu pai, Boribundo teve um cara querendo matar ou enterrar ainda mais o Palmeiras... E que no ano seguinte ainda falou, pô, ó voltou para assim, no final de 2013, voltou para a Série A Mavaca no ano seguinte, quase que dá certo, porque a gente quase cai de novo em 2014 com aquele time horroroso brasileirão. Por pouco. Pô, né? parece que ele estava torcendo para a nova queda do Palmeiras, vamos para o inferno, parte 3. Assim, nas festas do comunique que era as vezes que eu cruzava com o Clóvis Rossi, nunca tinha conversado com ele, e fiz questão de... Eu nunca pensou na minha vida que meio que troquei de lado. Quando eu fui processado pela Nabia, a bicha de vice-presidente da, vice da CBF, quando eu fui processado pelo Eduardo Fará, presidente da Federação Paulista, e pelo ex-presidente do Palmeiras, Mustafa Conturcio, durante os processos, o que ganhei todos, eu experimentava, e até hoje eu converso, não posso mais falar com o Nabi, com o Fará, morreram, mas com o Mustafa, se eu encontrar com ele mesmo, com todas as divergências e brigas que fizeram ele me processar, a gente conversa. Mas com o Cláudio Sosse, lamentavelmente falecido, do gênero do jornalismo, mas o que ele fez foi coisa de filha da puta. Porque, repito, você pode trocar de time, de partido, como o Cláudio Soares não trocava de PSDB, mas essa é outra questão. Você pode trocar de, de, de partido, pode trocar de time, pode trocar de trabalho, pode trocar de cabelo, pode trocar de, de caráter. Agora, trocar de time, não. E o jornalista pode esconder o time. Pode até esconder o time. Fala que torce para o Dom Pernil Santa Coloma de Andorra, para o Coronel Bolognese do Peru. Mas, trocar de. Inventar time para torcer. Por exemplo. E inteiro um narrador não abrir um time, o repórter da Globo lá no gramado não falar o time. Tá? Eu sei que é complicado de ser mesmo, que eu, eu faço isso há 30 anos, eu assumo o meu time, sempre saio da do armário com a minha camisa de time e fico muito feliz que vários colegas de todo o Brasil dizem que quando saem de camisa do time assume assumem a paixão, também se inspira no meu caso. Fico muito feliz pelo, pelos colegas. Mas o cara pegar e largar o time, largar na segunda divisão, num espaço que o meu pai moribundo tentar falar, isso eu nunca vou perdoar. Ross. É, compaixão não se brinca, né, Mauro? Não, e, pô, compaixão eu, não aí, se eu brinca. coloquei Imagina no leito de morte e, e, eu, e eu me colocava na situação meu como filho do meu pai O cara larga, ah, né, Palmeira tá mal Meu, meu familiar tá aí Eu coloquei no texto, espero que você não tenha joguinho morrendo E que você vai falar, ah, agora você tá morrendo Eu vou te largar, vai pro inferno o, o João se amava ver. muito o Palmeiras, né? O... Muito mais do que eu. Deve ele, ter sido muito e difícil. E né? quando o pessoal fala, ele é mais Palmeiras que eu, claro. Meu pai largou cinco anos de jornalismo, depois de um 3x3 em 61 no Pacaembu, o Palmeiras empatou um, um derby, evidentemente, contra o Corinthians em cima da hora. Ele estava na tribuna, da imprensa no Pacaembu, e ficou distribuindo ban bananas para o torcedor do Corinthians. Claro que deveria apanhar, não apanhou, voltou à redação do jornal O Esporte, chegou lá, assinou o texto que tinha que assinar que lhe cabia sobre a cobertura daquele Corinthians 3, Palmeiras 3 no Paquembu e em seguida assinou a carta de demissão do jornal e do jornalismo esportivo. Aí foi fazer outras coisas, a partir de 66, foi para Fora de São Paulo e seguiu a carreira brilhante dele como jornalista econômico. Ele teve que largar o jornalismo esportivo porque ele não conseguia ser minimamente isento e imparcial. Legal. Tem um, um trecho né do cinema que eu gosto muito, inclusive coloquei no livro né que você participou aí, que ainda está em processo de, de escrita, né. que é o, uma frase do livro, o, do perdão, do filme O Segredo dos Seus Olhos, né, é, um filme argentino, e Sim, a tá. frase é, né. se pode cambiar de tudo, de casa, de novia, de família, de religião, pero hay una cosa que não se puede, de né. traduzindo, pode trocar de tudo, menos de tudo, paixão. né. Gabriel. O Campanella é um dos diretores que eu mais gosto, o Segredo dos Olhos também, o Filho da Noiva é espetacular também, a obra dele é maravilhosa. E isso eu fiquei muito emocionado, porque é uma frase, claro evidentemente fica mais para ele mas eu usava havia anos que eu acabei de falar que mais ou menos isso e eu, eu, eu falei até sem citar o Campanella porque é a frase que eu falava antes que não significa dizer que eu seja o autor da frase mas essa pensata, isso vale para jornalista e vale para qualquer um você pode trocar de tudo mas é amor incondicional como eu falei em relação aos meus pais aos meus filhos que nem tinham nascido quando eu nasci e essa paixão comensurável com o Palmeiras e eu até falando nisso estou tô aqui na casa dele olha aqui que eu achei ó ó oh, que legal eu jogo, de 2004, 2004. 2004. Lá. que legal Mídia Eletrônica, né? categoria é o prêmio que ele tem. Se não me engano é o primeiro, eu não lembro se é o primeiro ou o segundo, mas acho que é o primeiro que ele tem. Agora, não lembro ah, se é a primeira edição de 2004 ou se foi 2003. Se, eu, se eu não me engano, a primeira edição foi 2003, ele eu acho ganhou que foi na 2004, segunda edição. É, né? é que eu peguei e vi agora, e deve ter, enfim, não, já não lembro mais, mas é muito, muito legal, eu lembro a honra que ele teve e lembro também de 2012, ele é convalescente. Ah, é isso quer é, dizer. É, é, eu não fui, aquele foi um ano que eu não fui. O ano que eu não fui que eu falei não eu vou ficar com você pai porque eu não vou conseguir fazer um discurso se você ganhar ou se você não ganhar você tá no hospital então vamos fazer o seguinte eu não vou e não foi na festa foi na cafetaria ele acabou ganhando festa. né e ele ganhou ficamos muito emocionados o Fernando Mitre o chefe um, pediu para assim não ganhou foi o Mitre que responde eu confesso que eu me, me deu um branco aqui que recebeu pelo meu pai e realmente foi muito emocionante ele ali bem já combalido ele morreria menos de dois meses depois e a gente, evidentemente, sabia que ele estava mal, mas não sabia que estava a esse ponto, né? E, e realmente foi muito emocionante ele ter ganhado no seu último ano, um ano que foi muito difícil para ele. Desde março ele já estava com problema de saúde, que era um, cocotel, era um coquetel de doenças autoimunes que levaram ao AVC que o levou. Uh, então ele já estava bem com o Então ele ganhar naquele ano que ele estava bem mal de saúde, o pior ano da vida dele de saúde, tanto é que, infelizmente, no final do ano ele morreu, uh, realmente foi outro maravilhoso prêmio e mais do que merecido para o meu pai. Legal, Mauro. É, agora mudando um pouquinho de assunto, Mauro, voltando aí para a sua carreira, né? É, Mauro, você é um cara que, vamos dizer assim, é o, é o pai do, do... Todo mundo deu o Cris lá, eu esqueci o nome dele, que tem vários <risos> empregos, Julius. né? é, eu até o sei, Julius, isso o pessoal fala. É. <risos> Mauro, como que você faz, como você consegue conciliar tantos projetos, tantos trabalhos ao mesmo tempo, além dos seus trabalhos assim, no SBT, é, TNT, Jovem Pan, você também escreve vários livros ao mesmo tempo, né, roteiros, documentários também, é, roteiros Muitas coisas que eu não posso nem falar, alguns projetos, até que, muitos projetos que não saíram do papel pela pandemia, outros que aconteceram quando a pandemia isso que teve, as pessoas não sabem, vários projetos que não deram certo, uma série de coisas, como vários tantos projetos. Isso que me deixa muito feliz, porque realmente fiz muitas coisas que às vezes nem foram para o ar, mas que eu fiz, não né? eu trabalhei. Eu faço porque não consigo falar não, muitas vezes é uma virtude, às vezes é um problema, mas faço também, Gabriel, porque é um tesão. Eu adoro fazer o que eu faço, né? E o pessoal fala, que hora você dorme? Eu falo, durante os jogos chatos do Brasil, estaduais, brasileiros, eu dormo durante o jogo. Não, não chega tanto, mas às é vezes quase. Assim, eu tenho uma vantagem, eu falo muito rápido, sabidamente, e se vê aqui, e escrevo muito rápido, acho que poucas pessoas escrevem tão rápido, estou falando que eu escrevo bem, mas eu escrevo, eu escrevo textão, escrevo muito rápido. E faço isso ao mesmo tempo, o livro do Centenário do Palmeiras, eu escrevi ao mesmo tempo que apresentava o Central Fox, que era o grande telejornal da Fox, todos os dias de 8 às 9 da noite, apresentado no Rio pelos queridíssimos José Elan, Renato Maurício Prado e a queridíssima Marina Ferrari, e eu fazia o Bloco de São Paulo. Então, passava saber o Botafogo, Mauro, eu comentava, eu acabava de comentar, falar falava, bom, Palmeiras 1937 e tal, e textos para o blog, eu sempre escrevi, né? durante os jogos eu faço basicamente os textos para o meu blog, ou fazer o um texto para o lance do jogo que eu estou comentando, de domingo, quarta-feira, que seja, então eu escrevo muito rápido e faço duas ou três coisas ao mesmo tempo, porque eu tenho um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, eu consegui desenvolver uma maneira de fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo, porque eu também e muito tenho feito isso nos últimos tempos, em transmissões de rádio e televisão, eu escuto música ao mesmo tempo, adoro fazer minhas playlists, a rádio com que, que é uma brincadeira que eu faço, que eu fazia fitas cassete, depois DVDs gravados para amigos, eu também fui DJ, bem, DJ não, eu fazia uma programação musical de festinhas, de bailinhos, e até recentemente, até na noite, nada profissional, mas por amigos quando chamado, às vezes eu me media cara de pau mesmo, eu sempre adorei música, então eu faço jogos ouvindo música. E como eu tenho um gosto muito eclético, não tem problema. Eu escuto música da de L. Fitzgerald, punk rock, rock, música. Não estou falando sertanejo, universitário, funk pancadão, enfim, já me criando mais problema para mim. Mas, enfim, eu, eu adoro. Então, assim, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, que eu penso muito exageradamente, assim. Eu vou, saio fazendo, então acaba dando tempo por conta disso. Eu até me identifico com você essa questão de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas às vezes eu acho que eu não consigo me organizar, né? Eu acho que preciso eu, descobrir, eu talvez eu tenha esse déficit de atenção também. Eu, eu, eu, eu, eu, com certeza, eu não me organizo, eu vou só fazendo. Aí dá certo, não dá. O que acontece muitas vezes é que eu erro as escalas. Então eu vou enquanto eu não estou escalado em programas de jogos, Graças a Deus, menos eu esqueço de ir quando estou escalado, né? Mas eu me viro. Se eu saio correndo de uma transmissão da TNT para ir para a Jovem Pão, vice-versa, faço do estúdio, faço agora, acaba a bateria. Eu sou ozoneado, mas tenho um pique, não é? Puta pique, não. Eu tenho muita alegria e felicidade, muita sorte de fazer o que eu faço e com gente querida que eu faço. Legal. E a pandemia trouxe o home office, né? Isso facilitou para você nessa multi, nessas algumas multitarefas? nessas coisa assim, já aconteceu várias vezes eu saio da TNT, meio-dia e meia, e entro um minuto depois na Jovem Pan. Já aconteceu de eu fazer um jogo pela TNT no estúdio da Jovem Pan. Tchau, gente, um abraço. E entro na, TNT, na Jovem Pan fazer outro jogo. Então, facilitou. Eu, eu, eu fiz vários eventos, lives, lives beneficentes, livros, um monte de coisa também por conta da pandemia. Né? Então, eu, dá para dizer. Mas a minha base é sempre foi home office. Embora eu adore redação, eu tanto gosto que eu trabalho em vários lugares, mas eu sempre trabalhei muito em casa. Então, para mim, eu me acostumo e eu estou perto da família, o que é melhor de tudo. Legal. Mauro, você também é comentarista do PES, né, o Pro Evolution Soccer, um jogo de futebol para videogames e computadores, né? Queria saber, Mauro, como que funciona esse processo de, de gravação, como que o tempo que ele leva, né? Pra... Ué, exatamente, tô, não sei se eu posso falar, mas podemos falar, estamos gravando a, a próxima edição. Eu estou desde 2010 fazendo, eu sou comentarista há mais tempo, desde o de, PES da Konami, quanto o concorrente do FIFA. Nenhum outro ficou tanto tempo, era para ficar um ano, no máximo quatro, eu já estou desde 2010, com dois cracassos amigos vidros, como o Silvio Luiz antes e agora o Milton Leite. É muito interessante, que é, um, é, um, é um roteiro feito é, no Japão, em japonês, vai para Dublin, é traduzido para o inglês, do inglês vai para o português e está... Pro espalhado por outros outro, sete ou oito outros países, e eu faço desde 2010 a versão em português. Cara, é muito interessante, você comenta um jogo que você não está vendo, né? E tendo que tentar ser o mais fidedigno numa uma transmissão de rádio, ou, no caso mais de televisão, não. e é muito prazeroso. Eu não sei jogar nada, mal sei jogar futebol, é aquela coisa. Quem sabe faz, quem não sabe fala. E videogame eu sei jogar menos ainda. Mas é muito legal que tem uma geração que cresceu comigo, que me odeia também por conta disso, ou que me vê no TNT, no SBT ou na Jovem Pan, e pô, parece que eu estou jogando peça. E meio que parece que eu tento dentro do possível fazendo no PES no videogame que eu faço em outras transmissões. Mas é uma coisa maluca. Outro dia meus filhos estavam jogando pés PES, eu vendo jogar com os meus comentários e eu discordei de todos os meus comentários. Aliás, como muitas vezes acontece, o Mauro Beto Palmeiras se discorda de muitos comentários do Mauro Beto jornalista. Né? Do jornalista que, repito, é um jornalista que não é um jornalista palmeirense, é um palmeirense que está jornalista. Eu vou me aposentar do jornalismo ou provavelmente o jornalismo vai me aposentar. Mas eu nunca vou me aposentar do Palmeiras. E é uma, é uma emoção toda que o meu pai fala na frase, como uma emoção que eu jamais poderia imaginar, que eu ia ser interesse de peça, que eu dirigi dirigir quatro filmes. Eu queria lançar um livro, já são 22, estou escrevendo outros 10. Né? Ser curador do Museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé, tudo que eu fiz com o pelo e para o Palmeiras, e sem cobrar nada, sempre lembrando, e dando dinheiro ao Palmeiras, dinheiro devido, tá? Só para deixar claro, é, são coisas que realmente são melhores do que o sonho. Eu tenho uma carreira muito melhor do que eu projetei, se é que eu projetei alguma coisa. Legal, Mauro. Então, no começo da carreira aí, é, se você tinha sonhos, você conseguiu realizar aí a maioria? Muito. Eu já. livro, já, aquela coisa, filhos, graças a Deus tem dois. O segundo casamento me deu três que já tinham nascido e que são meus filhotes. É, livros já são 22. Filhos, eu já tenho só falta plantar uma árvore. Não plantei, mas certamente será palmeira. Ah, isso aí é mais simples, né, Mauro? Muito mais. <risos> Na é mais porque vai ser palmeira. Legal. Você comentou, você também era comentarista do FIFA, né? O Nivaldo. Então, eu não cheguei a comentar. O FIFA me fez uma proposta em 2005. Ah, tá. É, eu conversei com o pessoal do mercado, pede isso. Pedi, era tipo muito mais do que se pagava e eu não pagava. E eu fiquei, caramba, devia ter feito, meus filhos jogam, putz. Aí quando veio, cinco anos depois eu convite do PES, eu nem perguntei, tá, vou fazer. E graças a Deus deu muita sorte, porque o FIFA já mudou de comentarista, ficou uma época sem, desde 2010 eu faço o PES da econômica é uma empresa maravilhosa de trabalhar com gente fantástica, e o que é melhor, desde o início o PES sempre pagou mais com o concorrente. Então, em todos Legal. os sentidos me dei muito bem. Muito bom. E Mauro, como, assim, só para entender como funciona, você tem uma, uma lista de, de frases, assim aí você vai lendo... Elas individualmente grava elas e depois a inteligência artificial une elas, né? Tá colocando, deixa eu vir para cá porque tá acabando de novo a bateria e é por isso que ficou o som ruim. É, Tranquilo. É, é, esse texto ele te dá várias, várias situações e você tem que interpretar na sua voz, do seu jeito, né? E, e é muito divertido, né? Porque você é um jogo que você não tá vendo, né? É um jogo que você não sabe qual é e você se vira, né? Então, ele, algumas mas ah, de repente fica meio mecânico, sim, a gente não está vendo o jogo, a gente tem uma limitação, não posso também sair falando qualquer coisa, porque a inteligência artificial, muito mais inteligente do que a artificial, consegue colocar nas situações do jogo, e é algo absolutamente fantástico. Legal. Mauro, é, muita gente não deve saber, mas você é formado em arbitragem, né, pela Federação Paulista de Futebol. É, na sua avaliação, Mauro, esse curso é fundamental para quem trabalha com Total. esporte e deseja comentar sobre a arbitragem? Total. Eu fiz alguns cursos de treinadores e deveria ter feito muito mais. Fiz esse curso da Federação Paulista, não a parte física, apenas a teórica, e foi fundamental para entender o outro lado. De novo, subir em cima do muro para ver os vários lados da questão. Entender não só um pouco mais de regra, que é fundamental, mas também o lado do árbitro, o lado humano, que é fundamental. Então, se eu pudesse ter vivências como treinador, seria muito legal, não tenho tempo, nem saco, nem pretensão, e ninguém vai ter a loucura de me convidar muito menos para ser diretor, não consigo gerir minhas coisas, imagina dos outros, né ainda uma pressão absurda, insana e exacerbada como no futebol. Então esse curso de arbitragem me abriu muito campo de visão até hoje, eu tenho que estudar a regra, até porque a regra mudou demais nesses últimos anos, sobretudo nos últimos, e esse curso foi muito, muito, muito bom até hoje para eu poder entender o outro lado, e eu acho que dentro do possível eu consigo. Legal. Mauro, agora voltando um pouquinho para a paixão, Palmeiras, queria saber como foi a sensação de ver o Palmeiras campeão da Libertadores em loco. Foi demais, eu já tinha visto em 99, mas não trabalhei, quer dizer, eu estava trabalhando, mas não estava em transmissão de rádio e televisão, dessa vez a gente estava nessa aposta maravilhosa do SBT na Libertadores, que eu não esperava que o Palmeiras fosse tão longe, eu não esperava que o Santos fosse tão longe, indo, e eu comentando mais ainda, e a emoção de um gol aos 98 e 28 segundos não tem igual. E aí eu falo como jornalista e como torcedor, desde 2016 a Jovem Pan coloca uma camerinha e eu sou também por isso muito cobrado para o Palmeiras. pô, você não comemora, você não mexe, eu não mexo, eu até exagero um pouquinho, estou emocionado, então, mas eu me seguro, até porque, repito, eu não sou pago para ser palmeirense, que é uma coisa que não tem preço, tem valor e tem, sobretudo, respeito do outro lado, eu não quero que eu trouxe no Corinthians do Flamengo, veja um comentário se comemorando, embora ele saiba que eu seja desbragadamente torcedor. Mas no caso desse gol do Rony, na, do, do, do Rony cruzando para o Breno, Breno Alves fazer, na maravilhosa narração Mais Uma do Tel José no SBT, eu comecei a chorar, porque eu chorei de saudade do meu pai, chorei de saudade da minha mãe, que depois eu liguei para ela nesta mesma casa e não consegui nem falar quanto tinha sido o jogo, porque ela morreu de medo de ver o jogo como meu pai também. Chorei vendo meu filho com a namorada, meu mais velho, chorei vendo meu, meu menor com a minha... Mulher e com a filhota dela Palmeirense em casa, também super emocionados. Chorei de, de toda a situação de pandemia, de emoção, foi um ano muito complexo para mim, profissional e pessoalmente, para todo mundo mais ou menos, o 2020, embora fosse já 30 de janeiro de 2021. Então foi uma das vezes que eu mais chorei durante o jogo, e ao mesmo tempo tenho que comentar, que é mais complexo. Legal. E Mauro, em 2000, é, tem uma história curiosa: você se vestiu de Mr. M né, para acompanhar um Palmeiras e Corinthians no Morumbi. Conta para a gente essa história. Foi, foi o semifinal, aquela do pênalti do Marcelino Marcos. Eu estava na Bandeirantes, mas não estava comentando o jogo. E aí eu tinha um Mr. M da, da, do, do Fantástico e tal. E aí aquela coisa: ah, como é que é? Como é que você vai no jogo? Eu fui com uma, uma equipe da Band, eram 21 pessoas, dois palmeirenses mesmo, 19 Corinthians e dois palmeirenses. Eu falei, pô, vamos, a, a cabine de imprensa estava em reforma, vamos na cativa. Chegamos lá e eu falei, eu vou com a máscara do Mr. M, que eu já fazia televisão, pessoal pessoal me conheciam um e tal, e vou de Mr. M verde, que o meu pessoal usava e tal. E só tinha eu de Mr. M verde, e o que é pior? Não tinha ninguém com a camisa do Palmeiras. e Quando o Palmeiras fez um A0, tinha eu, mas esse meu amigo que não comemorou, que é jornalista, hoje um brilhante apresentador até, e mais três pessoas atrás da gente comemorando, o rastro tudo Então, quando eles viraram e viram um monte de cara mais bravos vindo a comemoração dos palmeirenses 1 a 0 gol do Euler só tinha um babaca aqui de Mr. M e os caras começaram a vir para cima eu saí de perto para não apanhar e se me desmascarasse eu vi o comentarista da TV o Mauro Beto lá então eu fui para o outro lado do estádio coincidentemente encontrei um querido amigo Zé Elias que jogava pela Inter ex-Corinthians vimos junto até o final do primeiro tempo do segundo tempo e falei ó oh, Zé é seguinte eu moro aqui perto do Morumbi, se o Palmeiras ganhar nos penas, eu não vou me conter. E se perder, vai ser pior ainda. Então, eu vou para casa ver os pênaltis. E cheguei em casa, vi os pênaltis, acordei meu filho de um ano e meio, vim aqui nesta casa, peguei minha mãe, Sem foi pelas ruas buzinando na madrugada, deixei minha mãe, fui ao Joaquim encontrar amigos queridos, e onde eu apareci desfilando no de Mr. M. Como, aliás, outras vezes apareci com a camisa. Agora, nos últimos anos, eu subi no Trio Elétrico, eu apresentei a festa do título do Palmeiras, campeão da Copa do Brasil 2012, a festa oficial de 2016, em 18. agora estava em cima do Trio Elétrico. Aí já sumi mesmo. Desde 2016, 2014, eu ando na rua dessa maneira e já não tem problema. Mas a do Mr. M foi uma das grandes emoções, principalmente pelo pênalti Marcos contra o querido amigo Marcelinho Carioca. Legal, acho que deve ter uma sensação boa, né? Você não precisar esconder, né? A sua paixão, né? É ótima você poder abrir o jogo. Ah, sou palmeirense? Sim, sou. E, né? O cara falava, como você falou, ah, eu gosto de você mesmo sendo palmeirense, ou os palmeirenses detesto você. Mas uma das poucas coisas que me tiram no sério é quando o pessoal fala, você não é palmeirense. Aí me fico puto. Aí eu fico, pode me chamar de outra coisa, mas não me chamar de Palmeiras, que é a minha essência, e eu sou todo no jornalismo há 30 anos por causa disso, eu fico puto. Mas assim, eu fico de boa. E, e repito, é muito mais complexo, muito mais difícil assumir a minha paixão, e, e mais ainda, conseguir, graças a Deus, ter prêmios, como, por exemplo, no dia do centenário do Corinthians, o texto que estava na frente da Gabiões da Fiel, afixado, não era o do Juca Fury não era do Neto, não era do Benja, não era de outros corintianos assumidos, não era do meu timão, que faz um bairro, trabalho aliás, era o meu. É. então eu fico muito feliz de grandes textos, de maior repercussão meus eu, quer dizer, triste como o palmeirense né? o Mauro Betti palmeirense, mas o Mauro Betti jornalista fica feliz mesmo, invaidecido de ter muitos textos até hoje, gravações inclusive de áudio, de vários textos meus em homenagem ao Corinthians e outras homenagens ou não, escrevendo inclusive, falando é o palmeirense que está falando, vocês perderam isso, vocês tem aquilo, mas isso é, de vocês, é legal, eu fico realmente muito invaidecido com essa homenagem sobretudo do maior rival que é o Corinthians Legal. Mauro, e recentemente, né, até falando de público, você recebeu alguns comentários aí nas suas mídias sociais, né, das pessoas pedindo para você parar de misturar política e futebol. É como resposta, né, eu até vi no seu, no seu blog, você escreveu um texto inteiro só com a palavra futebol. O título, a linha fina, tudo era futebol, né? É, o que você acha aí desse momento de intolerância, né? E para você, futebol e, e, e política caminham juntos, né? Futebol e política caminha juntos, música e política caminha juntos, música e futebol caminha, juntos, tudo caminha junto, né? Eu acho horrível, ruim mesmo, que a gente, nas nossas pautas de programa, às vezes, não, segue o roteiro, segue, mas não segue tanto, porque na mesa de bar não é assim, no boteco, na reunião de família, aqui na sala da minha mãe, não é assim. Então vai e sai, sai um pouquinho do negócio. E, e a gente vive essa porcaria de país agora pela intolerância, por você não aceitar que o cara, de repente, ó, oh, chegou a pizza, sei qual muito mussarela e você, calabresa, quem tá certo? Ninguém, quem tá errado? Ninguém, é questão de gosto. Né? E lamentavelmente o futebol extrapolou e as pessoas hoje torcem por partidos, torcem por políticos. Né? Pô, e, e, e, sabe, eu posso defender o Darinta, que é conhecidamente o pior zagueiro da história do Palmeiras, porque ele é do Palmeiras, mas eu não vou defender um político corrupto, embora tenha votado nele. Eu não vou de, de, de, defender uma, um cidadão corrupto, embora tenha votado nele. Você pode falar, eu continuo votando, mas com essas senões. Até porque, se você não reconhecer, você elege outro lado, como aconteceu em 2018. Tá? E só para deixar claro, eu sou um cara de esquerda, mas não tão à esquerda, tá? para deixar claro. E eu, eu, eu abro o meu jogo, aliás, numa das minhas postagens anteriores, eu coloquei todos os meus votos desde a primeira eleição que eu votei para presidente em 89, que, aliás, eu cobri como repórter política. Primeiro, segundo turno, que eu fazia, inclusive, os votos nulos, né? é, para deixar muito claro o meu lado. O que não significa dizer é que eu não respeito o outro lado. Eu não bloqueio ninguém em rede social. Não bloqueio ninguém no grupo de zap zap, de família e de amigos. Eu aceito, tolero, discuto bastante. Já tive grandes brigas no ar, inclusive, por conta de futebol, por conta de política. Mas essa coisa, ah, Mauro, escreve só de futebol, é o que me fez aquilo. E gravei também um vídeo no meu Instagram, né? É futebol, futebol, futebol, futebol. E que legal, teve essa repercussão, você está me perguntando, Gabriel. E uma pena que mais gente, sobretudo da imprensa, deveria pegar. Eu acho horroroso, mas horroroso, como cidadão como jornalista, jornalista o jornalista extremismo. A minha esquerda, e eu falo muito claro, a minha esquerda e a direita deles, ou a sua direita. Cara, vamos conversar. E o que não significa ser de centrão, que é outra coisa deplorável nesse país, tá para deixar muito claro. tá? É, é, é, eu odeio extremos. Eu acho que a virtude, inclusive da natureza, está no equilíbrio, está no meio, está em cima do muro. O que não significa dizer que eu sou de centro. Eu sou um cara de esquerda. Ah, você pode dizer, até um espectro centro esquerda um partido político que, por exemplo, não existe nesse Brasil. Poderia ser não é, na gênese, durante 15 minutos iniciais, o PSDB não foi. Eu diria que eu sou um pouco mais uh, à direita do que é o PT. Certamente não é o PSOL. mas já votei gente no PSOL. A STB votado mais no PSOL do que no PT. De raiva até do PT. De ter feito o que fez em 2018. Agora, é, de novo, é uma opinião minha. Mauro Alexandre Zioni Betting. O que não significa dizer que seja a sua. E você pode contrapor, a gente pode e deve debater. Se houver um pouco mais de debate, menos desinteligência, sobretudo mais respeito, esse país vai ser melhor. Só que ninguém vai estar afim de Verdade. debater, está todo mundo torcendo. Está todo mundo brincando, a ah, pô, mas não tem copinha no tem mundial. Ah, mas o meu hobby faz. Ou não, não, não admito que hobby, mesmo que hobby, Ou meu, o meu é genocida, mas não é. E não estou falando que seja, mas você pode, quiser, se quiser falar que seja, é, é. né? porque o outro pode até não ser genocida, mas o outro já defendeu a morte do então presidente FHC quando ele fez aquela famosa entrevista em 99. Que disse que tinha que ter guerra civil no Brasil e 30 mil pessoas. Quando votou pelo impeachment, disse que, que era o, o, o brilhante Ustra era o terror de Dilma Rousseff, é, o cara que defende torturador, o cara que fala que é um país de Maricas, o cara que não é coveiro. Enfim, todas essas coisas, essas barbaridades. Enfim, né? fica difícil é, mas, de defender, né? Não sei como conseguem, né? Então, é difícil né? defender, mas de novo, tem coisas defensáveis. Ninguém é 100%, ninguém é 0%. Quando é elogi elogiável, ele elogiá se elogia, mesmo que seja difícil achar. E quando é deplorável, ele se deplore mesmo. Tá? E eu só queria dizer isso aí. Então, assim, e, e no caso, quando o pessoal fala, ah, fala de futebol, eu falo: falo futebol, futebol, futebol, futebol, futebol, futebol, futebol. E outras vezes, como aconteceu hoje mesmo, eu tomei hoje a vacina pessoal, fala, ah, E aí eu fiz uma postagem um pouco mais política sobre isso, não quero politizar nunca a morte, mas a questão da vacina eu acho que é politizado, porque politizaram deploravelmente a direita, a esquerda, o Estado, de São Paulo, o governo federal, ok. Mas assim, de novo, a questão de saúde e sobretudo de respeito, cada um que tem a sua, sabe? O mínimo de, de, de educação e respeito. E o pessoal vê, ah, você não falou da chacina. Cara, eu não sou obrigado a falar no meu Instagram, mas se você quiser ler no meu blog, leia. Minha opinião sobre a Copa Pérnica no Brasil, leia no meu blog. Ah, mas você tem opinião porque você trabalha em empresa. Sim, eu trabalho em três empresas. Nessas empresas que eu trabalho, tem vários direitos de campeonatos, outras não precisa ter direitos de transmite. Trabalho nos meus blogs, a minha opinião é a mesma em cada um dos lugares que eu trabalho. É na Corner, é no nosso palestra, é no SBT, é na Jovem Pan, é na TNT. Se você acha diferente, procura meus comentários e meus textos. para ver que a opinião é a mesma legal acho que o que você falou Mauro que é fundamental né essa autocrítica né autocrítica para tudo né até mesmo para um voto né a gente pode votar e não defender como se fosse o Palmeiras defender, como se fosse como o Corinthians se fosse o time. Né? É, é meio que até porque alguns votos são indefensáveis alguns erros também e é bom você falar olha eu votei porque achava que esse deu errado como uma escolha de um treinador de um jogador quem que ele começa jogando quem que ele muda na equipe eu costumo usar e não é passar pano e não acho problema também é passar pano passar pano você ajuda a ilustrar esse país hoje ah, está lacrando, que é um tempo bizarro, ridículo. Ah, mimimi, que é outra bobagem inominável. Hoje o problema não é o pensamento binário, é o pensamento zerário. Não é a pessoa que pensa só de um lado ou do outro. Não, não consegue pensar. E outra coisa, né, da de de entrevista até que eu fiz, na minha entrevista no Yahoo com o maravilhoso professor Cortella, que eu perguntei a ele. O professor, o pessoal usa muita expressão. Se você for parar para pensar, gente, dá para pensar andando, tá? Até porque muita gente não consegue pensar nem parado também se é que dá para usar o termo pensamento. É verdade, Mauro, é fundamental aí, a educação que você citou também e o debate, né? Você acha que se a gente tivesse respeito. mais respeito, exatamente. O respeito, o respeito né? A educação de, de, de procurar saber quem é o político, e, né? Pro, o seu histórico, série. o que ele já fez. Procure né? saber. E se você gostar, porque também pode ser, eu não gosto dele, mas a cara dele tá valendo. O voto é seu. Faça o que quiser com ele. Você, você vai tá ter um argumento para defender o porquê você gosta dele também, Exato. né? E conversa. Por que você vota no outro, né? Não sai na porrada como infelizmente sai e o pessoal acaba tendo até cisão no grupo de zap zap. É esse momento de intolerância, né? A gente Total. infelizmente tem crescido cada vez mais esperamos que melhore, né? Ô uhum. Mauro, agora vamos falar aí de, de, de esporte novamente, né? As transmissões esportivas estão cada vez migrando mais para o meio digital, né? Recentemente a Champions League teve uma final transmitida na TNT, né? Na, na TV fechada e também no Facebook. Com mais de 2 milhões aí de, se não me engano, de, de acessos, uhum. né? O que bate recordes até de audiências da, de própria tele emissora de TV, né? Como você enxerga isso, Mauro? Você acha que é uma tendência aí para os próximos anos é, sua transmissão <risos> nas mídias Nesse... sociais? Não é só porque eu trabalho nelas. Eu trabalho no Facebook na TNT com o Champions, Eu trabalho no Facebook Watch na TNT da na TV da Comebol, transmitindo Libertadores. É, na e nesse momento estamos gravando amanhã eu vou fazer uma transmissão de jogo pelo TikTok, a primeira transmissão de TikTok. Já fizemos jogos de eliminatórias europeias é, pelo YouTube também é, em parceria com a TNT, o SBT que agora fez o SBT Sports, a Jovem Pan que mais uma vez pioneira como na história da Jovem Pan, desde a rádio pan-americana também fazendo as redes sociais. De novo, e é o que eu falo sempre, na época que eu já trabalhei em TV aberta, trabalhei em TV fechada, e na época que eu trabalhava em TV aberta, que era TV Bandeirantes, TV fechada, que era o Bande Esportes, e Esporte Interativo, que era TV mais para parabólica do que outra coisa, e fazer tudo isso ao mesmo tempo, como mais ou menos eu faço agora. É, gente, tudo é conteúdo, não importa para onde vai, é conteúdo, mas não é porque a é TV aberta que você precisa reganhar a coisa, não é porque a é TV fechada que você precisa ser professor de Deus. Nunca subestime a inteligência do público, tente elevar o nível do debate, e trabalhe mais ou menos do mesmo jeito adapte um pouco aqui, um pouco ali, mas de modo geral passe a mesma mensagem sempre. E isso é inexorável. Como a gente já vê TV da FIFA, TV da Comebol, TV do Campeonato Carioca, provavelmente a gente vai ver, vai ver a FIFA daqui a pouco vai entrar no streaming, como HBO Max está entrando e como é inexorável. Agora, isso hoje, daqui a cinco anos, não me pergunte o que vai ser, se é que vai ter alguma coisa ainda. Daqui a cinco anos. É. Legal, acho que até uma forma também de, de deixar mais acessível né, essa transmissão. Claro, né? e Eu... assim, de novo, ah, pô, vê o jogo da Champions pelo Facebook, Velho, é de graça. A não ser se o plano de internet ou defendo se você conseguiu um o hotspot. Nem se você se chama um hotspot, se você conseguiu uma internet. Quando você via pela Globo ou pela Band, onde eu trabalhei também, em Champions League, você pagava uma TV para assinatura de modo geral. Às vezes você paga uma. O próprio estádio TNT, ou a HBO Max, você paga um plano de streaming. Às vezes você paga o pay-per-view do Campeonato Brasileiro, do Estadual. É o pay-per-view, na verdade, o pay-per-view do que você já paga. A TV paga da TV paga. Como eu já trabalhei na PSN lá atrás, em 2000 até 2001, também, que era paga da paga. Então, assim, gente, é... ah, de novo é de graça. Esses três anos de parceira da TNT, Estado do Esporte Interativo, agora TNT Esportes com o Facebook, o Facebook estava dando de graça os jogos. Então, vamos parar de reclamar. Ah, mas a imagem não travava assim, às vezes era o um problema do Facebook, mas muitas vezes era um problema das operadoras. Então, vamos respeitar. E outra coisa também, ah, pô, eu, eu preferia e defendendo agora a transmissão do SBT um pouco, né? Pô, na Globo era melhor, a imagem era melhor. Velho, é a mesma imagem. É, é da geradora, é da TV Comebol. Você pode, de repente, falar que na, no seu plano da Claro, na Vesper, na Sky, vivo, sei lá, a qualidade pode ser um pouco diferente, aí é uma questão tecnológica que depende do lugar do seu plano, da sua assinatura, do seu sinal, enfim, o que seja. Mas a geração é a mesma, tá? E não é para eu querer defender o SBT, nem, nem, nem detonar a Globo, pelo contrário. Essa Globo chegou onde chegou por méritos imensos dela. Dentro e fora de campo, digamos assim, não só no futebol. Né? E é uma pena que eu acho que a Globo nunca mais vai ter aquele padrão Globo que já teve e o resto não vai conseguir chegar no nível da Globo. É uma pena, mas é o que temos. Mas ao mesmo tempo, temos ainda mais na minha área a democratização. Mais gente mostrando, mais players mostrando. E quanto mais opinião você tiver dentro de campo de jogo ou em outras áreas de atuação, melhor para todo mundo. E para o mercado também, falando entre jornalistas aqui. É verdade, Mauro. E a Toro, só para falar um pouquinho aí para a gente já começar a encerrar a nossa entrevista, existe muita diferença entre comentar um jogo com e sem torcida, Moro? Demais. Eu adoro quando tem a musiquinha. Às vezes até mesmo em transmissões eu que eu fico fazendo xingo o narrador, que é a função básica do comentarista. É brigar com o narrador, ah, pede muito, né? Não só porque muitas vezes a gente está no estúdio, não só no estádio, mas a alma do futebol é o torcedor. Sem torcida não tem futebol e a transmissão fica evidentemente mais mais difícil, mais complicada, e o futebol perde um pouco da graça. Legal. Mauro, agora só para mudar um pouquinho a chave, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Mauro, marido, o Mauro pai. Como que você faz para conciliar tantos projetos assim, com a família e como eles é, como eles se enxergam, assim, como eles lidam com, com tanto trabalho é, que você desempenha? Não é fácil, né? A mãe dos meus filhos, a gente foi a gente namorou durante cinco anos, fomos casados durante 17 anos, e no final das contas, pediu as contas um certo cansaço, um desgaste, uma série de motivos que evidentemente eu não preciso falar aqui, mas assim, é, mas não aguentou mais o meu tranco também por outro, entre outros motivos. E olha que ela é, ela é jornalista, brilhante um jornalista. Ela, Helen Martins, é repórter, editora, apresentadora do Globo Rural desde 96, está na Globo, Ellen Martins desde 93, sou repórter da TV Tribuna de Santos, foi repórter do jornal da Globo, fazia matéria também para o Jornal Nacional e outros jornais da, nacionais da rede, desde 96 aliás, eu acho que, se não me engano, é apresentadora há mais tempo, o da história da Globo, desde a Fundação em 65 ficou tanto tempo num programa nacional e num baita programa como o Globo Rural, ele ganhou vários prêmios, inclusive, Vladimir Herzog, Prêmio Embratel, também um excelente profissional ele Martins, e mesmo o jornalista ela não entendeu, quer dizer, não estou querendo cobrar e nem é caso de família, né? mas assim, houve um desgaste e eu estou tentando equilibrar um pouco, mas repito, eu não sou workaholic, eu sou um work lover, até vários testes desse de você é workaholic, nenhum deu workaholic, porque é diferente, você trabalhar com o que você gosta, os caras me pagam para falar de futebol, é diferente, mas assim, e até você tem vantagem, então eu estou trabalhando muito, vamos para o Alias Parque com o Gabriel, meu caçula, com o Luca meu mais velho, com a Manu, minha paixãozinha, Filha da minha mulher, com a minha própria mulher, a Silvana, a gente tá tenta dentro do possível. Vamos fazer a festa do centenário lá na Praça da Sé? A gente vai junto lá no palco, tem coisas legais. Mas é claro que futebol me toma muito tempo. Mas ao mesmo tempo, se eu não trabalha com futebol eu já tá vendo Champions, já tá vendo Libertadores, já tá vendo sul americano já tá vendo CLC, Campeonato do Azerbaijão, já tá vendo. Então, assim, do meu lado não tem problema, mas eu tento ser. O meu hobby é familiar, o meu tempo eu parei de jogar futebol, até por óbvio, né? uh, uh, saindo com os amigos do céu cada vez menos, já há muito tempo, porque eu quero ficar com a minha mulher, eu quero ficar com meus filhos, quero ficar com meus enteados, meus filhotes, quero ficar dentro do possível, com a minha mãe que está aqui perto, mas enfim, eu quero estar tá o mais próximo possível deles. Às vezes eles não entendem, e eu também entendo, porque meu pai sempre foi, pode falar com o orca meu pai sempre trabalhou pra cacete, e minha mãe ao lado, não é porque ela chegou bem do lado, eu vou puxar o saco dela, mas é verdade. Dona Lucila da série pessoas na da, da frente do não é na muito à frente de um grande homem sempre tem uma grande mulher eu já falei já no começo da entrevista de quanto eu, eu venero o pai dela quanto eu venero ela e meu pai quando o pessoal fala eu já falei que eu fico assim teu pai minha mãe foi o melhor aluno do estado Puta CDF brilhante e ela deu a vida pela família, deu a vida para o meu pai mesmo. Era aí eu falo mesmo. Ela é que entende de economia. Meu pai não sabe o preço de nada. E se pudesse, gastava se dasse, A gente, como uma vez eu comprei uma, uma ração para cachorro, botei no saco do supermercado. A gente não tinha cachorro, e ele levou tal, tava levando tal. Meu pai não teria porra nenhuma de economia. Quem entende é minha mãe. E a minha mãe sabe o quanto ela sofreu pessoalmente por conta do, do meu pai. Mas mesmo assim, ela trabalhou com meu pai na modernança, trabalhou com meu pai na Globo, era é funcionária produtora. Fazia, eu acelerava, dava o breque, ligava para ministro, essas coisas todas, afugentava as pessoas de perto, organizava as palestras dele, um grande palestrante, um grande palestrino, mas assim, é, e teve a sua conta, né, de sacrifício enorme, né, eu, dentro do possível, eu tento ser diferente um pouco do meu pai, mas até porque a geração é diferente, né? É uma geração que está mais próxima, eu estava no parto dos meus filhos, graças a Deus, o primeiro quase que eu perco, eu estava fazendo um jogo em Campinas, um mês antes estourou a bolsa, e por sorte tinha acabado de chegar de uma transmissão pela banda, e deu para acompanhar. É, o meu filho também, outro nasceu antes da hora, por sorte eu estava junto com a, com a mãe dele no, no médico, quando a gente teve que fazer o parto naquele momento e tal. É, Dei muita sorte, eu morri de medo de não estar tá presente no uma semana antes do, do meu filho primeiro nascer, eu estava em Natal fazendo o jogo, até com o saudoso Januário de Oliveira, que acabou de morrer. Então, assim, é, eu, dentro do possível, e isso me, me, isso me entristece um pouco quando a própria família não presta atenção nisso, que dentro do possível eu estou o tempo inteiro com ela. Isso eu não estou mais, porque eu estou trabalhando em no nome dela também. E trabalho com a paixão. E às vezes me... E, e não é uma cobrança familiar, mas das pessoas. Eu falo, ah, pô, você trabalha muito, às vezes os próprios amigos que trabalham, colegas e tal. Gente, eu tenho o privilégio de trabalhar com o que eu amo, eu amo o que eu faço. É muito fácil amar o que eu faço. Mas assim, a gente tem que dar graças a Deus para fazer o que eu faço. Trabalho muito, mas eu, eu descanso. Às vezes eu brinco dormindo no jogo e tal. Minha mãe fica preocupada. Às vezes você fica vendo o jogo em pé quando você não está trabalhando. Sim, mãe. Às vezes os jogos são muito chatos. Mas não é porque eu estou muito cansado. Eu estou com sono, é normal. Eu trabalho muito. Mas trabalhar com isso, gente... Porra, eu fazia isso. Eu fazia campeonato de futebol de botão. Eu decorava as escalações. Eu aprendi muito história e geografia por conta de futebol. Agora eu estou sendo pago para isso. Então, a união útil trabalhar. é o agradável é né? o utilíssimo é o agradável é o que ajuda a pagar as contas eu certamente sou muito mais feliz sendo do, isso do que se eu fosse, trabalhar em direito no máximo eu seria um juiz, com a pretensão se eu trabalhasse com história e eu trabalho também com história acho que dentro do possível com o jornalismo a gente consegue tentar fazer até mais justiça que se eu fosse advogado, se fosse ju juiz por exemplo, que seria a única coisa que talvez eu pudesse ter tido competência e saco para fazer no direito, seria ter sido juiz tentado ser juiz, mas enfim é, eu espero que a família entenda mais vezes de que eu estou por ela. E, na dúvida, eu estou sempre com ela. E, até porque, até nos é só pegar as gravações dos meus, meus agradecimentos no Prêmio Comunique, se ou qualquer outra premiação, que, aliás, é o momento mais uma vez que aqui, pelo levantamento do Portal dos Jornalistas. Eu sou o terceiro jornalista esportivo mais premiado da história. Isso me deixa muito, muito, muito feliz, muito envadecido. E todas essas vezes que eu fui premiado, Supremo, ao concurso também do, da CESP, da, da Imprensa Esportiva, tal de São Paulo, tal. Eu sempre faço questão de enaltecer sempre, enaltecer sempre quem me leva para frente, que é a família. Porque a paixão que eu tenho pela família é maior do que a paixão que eu tenho pelo Palmeiras e pelo jornalismo. E cá entre nós, a família não merece tamanho elogio. Não, merece, claro. Mas para ver, se eu digo que eu gosto mais da família do que eu gosto do Palmeiras e do jornalismo, é por sinal que eu gosto... É da muito família. amor, né? É muito amor. <risos> Moro, vou até aproveitar para fazer um comentário aí, você disse que seu pai não entende nada aí de economia, que eu sou quer que é especialista, né? Me viu uhum. na, na minha cabeça uma frase, né, que eu não lembro o nome do professor dizer na faculdade, né, na Fian também, na faculdade que você se formou, é, é a mesma que eu me formei, ele não, dizia assim, o jornalista é o profissional que ele fala de tudo e não sabe de nada, né? Especialista de porra nenhuma, uma frase claro, isso mesmo, não sabe de nada, mas a gente fala e adora, eu já falei aqui, adora defecar a regra, né? O, o, o, o, o, a, o treinador reclama do, de algum. Igual, vocês têm feito perguntas, a gente fala, pô, eu não quero que eu, o, o treinador de determinado time me ensine jornalismo. Gente, a gente ensina treino, a gente ensina troca, a gente ensina tudo, o cara não pode falar? Claro que pode. Temos que respeitar um pouco mais as opiniões alheias. É né? deveria ser base, não só para o jornalismo, mas para a vida também. Para tudo, né? Verdade. Mauro, agora para a gente finalizar, eu queria que você desse alguma dica aí para quem deseja é, seguir carreira no jornalismo esportivo ganhe na loteria, ganhe na loteria, ou sei lá, casa com o filho do dono, não, brincadeira, faça o que você tem que fazer, faça com tesão, se você gosta de moda, se você gosta de guerra, faça o que você for, mas sobretudo, desenvolva o texto, escrevendo muito e escrevendo bem, quanto mais você vai escrever, melhor você vai escrever, você trabalha em qualquer lugar, ah, eu sou tímido, não tem problema, escreva, ah, sou muito falante, ótimo, aprenda a escrever também, então escreva, escrevendo você vai trabalhar em qualquer lugar, e mais, é cansativo? É. Outras áreas também é. São. Mas se você gosta dessa coisa e é meio cachaça, não gosto tanto de cachaça. Eu gosto mais de fantaúva. É fantaúva. Tá aqui meio parecido com uma droga. Mas enfim, é fantaúva. Quanto mais você toma, melhor. Você gosta também. Pode fazer mal para a saúde, mas é uma delícia. É, quando a gente faz o que a gente gosta, né, o tempo ele passa e a gente nem percebe, né? Mesmo. Legal, Mauro. Muito bom o nosso papo. aí. Agradeço é, a disponibilidade. É, a gente sempre gosta aí de, de falar contigo, aí eu comunico se ter uma relação de longa data aí com você. Eu também a gente está construindo a nossa relação aí. É, você participou do, do meu TCC, né? Foi participou da banca, né? Para mim foi muito legal. Eu estava lá, né, em 2012, eu estava lá na, na, na fila do seu livro, né e em 2020 eu tive a honra de você ler o meu livro e, e avaliar ele. Né? Para mim foi Muito uma honra imensa. E vai além. Vai, vai. Pode ir, porque nunca tem um ponto final. Sempre tem o próximo parágrafo, o próximo capítulo. O projeto vai continuar, Mauro. E, e te chamo para a gente moldar Vamos isso junto. daí juntos. Obrigadão, Mauro. Foi um prazer. Obrigado, viu? Gabriel. Um abraço para todo mundo. Um abração. Valeu.